Yes, mas isso é transformar é as pessoas em tocanos de publicidade Isso é uma coisa que a mim me faz um bocado de aflição De espécie, é mesmo que hum, assim De espécie Vamos <risos> ter uma discussão muito acesa Faz a ser. um bocado de espécie Eu compreendo, <risos> eu percebo, eu... Uh, o dinheiro dava-me mesmo, a ué, da jeito mas, mas bacon grelhado? Sim, sim, quando o, era miúdo adorava, adorava <risos> <a> comer <risos> batatas frias... Uh, Pongo manteiga com uh, uh, bolachas belgas de chocolate. Faz sentido né? Isto eu já experimentei. Faz é sentido, muito amigo. Amigo. Faz sentido, acho que sim. Claro sabe. que faz sentido. <risos> Hã? Obrigada. Não, não faz não sentido nenhum. Faz, faz, Vocês acham que os stoners estão para a cozinha como o Guardiola está para o futebol? Muitas vezes, a acompanhar o Caldo Verde vem a broa. Portanto, parece-me tudo uma paleta de, de ingredientes que vai funcionar super bem juntos. O que tu não queres é enfiar o bacalhau e a broa dentro do Caldo Verde. Mas mesmo isso. Como tu, da mesma forma que comes uma sopa com ingredientes sólidos inteiros lá dentro ou comes um caldo de peixe ou comes uma caldeirada eu acho que é só o, o facto de nunca ter juntado essas peças e dessa primeira estranheza de what, que não isto não faz sentido nenhum E podes pegar nessas peças e pensá-las de forma a que funcionem juntas Se eu não criar no meu no meu cérebro que digam aqui há amoras aqui há Madeira. Madeira, aqui há casca de banana Eu nunca vou chegar lá Portanto, é importante Nós criarmos um léxico Gastronómico e um léxico de paladar E para fazer isso é preciso Experimentar muitas coisas E ler sobre essas coisas Que é para conseguirmos ficar De facto, com um vocabulário Gastronómico Mas tu não achas que isso e depois vais provar outro, em que é com, com um arroz com um bago maior e que está mesmo no ponto, e que o povo não está tão sóbio como o que estava com a da tua avó, está num ponto mais fixe. E que o molho se calhar não é... é caldoso mas tem mais amido, então é mais cremoso e, que é, tudo, e é mais untuoso, e se calhar tem mais aromáticos. É melhor, no, pronto, é melhor. <risos> tu aí vais perceber que se calhar o arroz da tua avó não era o melhor, não Exato. era a tua referência do que é um melhor arroz de povo. Aqui em Portugal não temos capacidade de fazer essa relativização e temos um preconceito muito grande em relação ao que nós somos, ou que somos nós, e ao que é o outro que é o nojo. Tudo o que é desconhecido é nojento. Porque esse porco que foi matado dessa forma é ética, responsável, consciente que vai alimentar uma família durante um ano inteiro, hum, traduzido aos dias de hoje, não vai ter o mesmo preço para o consumidor que a é carne de porco que tu podes comprar no supermercado. Pegas na gastronomia portuguesa, os alienígenas vão provar e no final vão decidir qual é o país que, ganha. que sobrevive. Ok, 711, Eu ando numa fase da minha vida em quando eu consumi muitos filmes de guerra. Mas guerra tipo Troia. Estás Quem anda a filme. <risos> e uma das coisas que diziam sempre naquela altura, estou fazendo aqui um paralismo, é uh, eu quero deixar o meu legado. O meu legado, o meu legado. Hum. E tu podes passar isso tipo, para a música, para a pintura, para a arte, seja em que frente for, que é o meu legado. Eu quando deixar estar aqui, o meu legado vai prevalecer. Eu acho que hoje em dia isso não existe. Não existe. Que, que legado é que tu deixaste? Atenção, existe para algumas pessoas. Estamos a falar de uma elite muito... Nós corremos um risco muito grande. De não deixarmos não. Um, um legado, que, deixamos um legado que se calhar o filho do Lessa pode ver aquilo que eu fiz. Por, por um acaso. Por um acaso, <risos> sabe? Mas não deixas um legado... Tipo, tu não vais... quase que não vais... Não te vão estudar. Não, não te vão... tipo... Não, porque tu, já, tu apareces mas depois tens outro, outro, outro, outro, outro, outro, outro a aparecer. Ou seja... Uhum. E, e, e como vocês disseram que é verdade tu estás a consumir assim, estás a ver, é rápido, tu não te lembras tu podes lembrar de uma merda que tu viste, de uma jogada de basquete que tu viste mas que, porque foi uma coisa tipo, mano, que, que é rara acontecer tipo o golo do pote, uma coisa rara de acontecer, estás a ver se for uma coisa banal mas boa, tu já, banal estás a ver, se for uma coisa boa mas mais comum, já passou vai aparecer sempre outro e outro e outro e outro e outro, é por isso que eu acho que tipo é na... Eu cada vez penso mais, legado, quem é que vai Sim, deixar aqui um legado? Podes pensar aí um bocadinho <risos> naquela que é a organização social. Esses filmes de guerra que tu andas a ver estão focalizados em personagens que queriam deixar legado. Um general, um comandante, um presidente, não é? Certo. Não, por acaso, na generalidade são homens, na nossa historiografia. E... Com... As, as pessoas comuns estavam preocupadas em deixar o legado de que era sobreviver mais um dia para alimentar os filhos, que é o que a pessoa comum hoje em dia é o legado que está a fazer, a é tentar viver o dia a dia. Mas as próprias isto. pessoas que, que deviam pensar num nível mais macro uhum. não o fazem no legado, por exemplo. Em Portugal não se pensa suficientemente em deixar legado escrito sobre a gastronomia atual. Ok. Sobre uh, os últimos 30, 20 anos da gastronomia não se pensa em uh, deixar conhecimento assente. Se tu fores a Espanha, tu tens dezenas, dezenas e dezenas de livros e, e conhecimento compilado e há muita tradição e muita coisa que se está a perder no tempo porque as poucas pessoas que, têm, que detêm o conhecimento e o saber fazer morrem, na, morrem Bom, e, na, e ninguém foi lá a resgatar resgatar aquele conhecimento ou seja, há muita coisa que se está a perder que não se resgata conhecimento, e mesmo a nível digital que está a ser produzido, vai haver certamente um grande gap, uh, daqui a décadas, uh, de séculos, porque nós estamos a viver uma guerra de formatos, uhum. ou seja, nos últimos 20, 30 anos temos tem, temos formatos tão diferentes de imagem e de áudio e vídeo, etc., que daqui a 100 anos, provavelmente, já não vai haver forma de ler aqueles, aqueles formatos. Ah, ok, mesmo em termos do ficheiro. Daí a escrita, não é? Mas... Pois, porque é a organização sistemática da informação. É preciso sistematizar... Conhecimento. Esse conhecimento. Há muita coisa que está a ser feita de valorização da gastronomia portuguesa neste momento, o projeto Matéria, o trabalho que o João Rodrigues está a fazer também com, com estes eventos, com, estes, com alguns uh, eventos que ele, tem, que ele tem feito precisamente a resgatar estas tradições, uh, estes ofícios, estes saberes que estão intrinsecamente ligados às pessoas, ao, ao território. E o que falta, se calhar, é sistematizar esta. recolher esta. Ele, ele, informação. Ele, ele, ele, o trabalho que eu, que eu faço no projeto de matéria é identificar uh, produtores, de, produtores ligados à gastronomia, desde, desde a agricultura à, à pesca, uh, que são muito bons e, e naquilo que fazem. E, e há poucas pessoas a fazer trabalhos desse género, por exemplo, outro, outro exemplo é o Nuno Diniz que lançou o livro Entre Ventos e Fumos, que é um livro só sobre uh, fumeiro uh, em Portugal, e tem lá listados dezenas e dezenas de tipos de fumeiro de norte a sul do país, com... A explicação de como se faz, o que são, como se faz e com o contacto de alguém que produz. Mas, desde que o livro foi lançado, é possível que hoje em dia tu vais tentar contactar alguma daquelas pessoas. E já foram à vida dela, não e, e, e isso já não existe. E se calhar já não existe ninguém a fazer aquilo comercialmente. Uhum. E é, isso é, é muito, muito, muito perigoso. Assim, para aí... a cultura de um país. É, já já respondeu é. o que eu estava a dizer. E a pergunta só é perigoso? Em que aspecto? Ah, então, Já respondeste? Então, Deixa-me, deixa, deixa, então, exato. essa, essa questão, é isso questão, que eu ia exatamente. responder. Cai é uma dicotomia grande. Aí, a primeira parte, quanto a mim, que é uh, quem por norma, em, nas sociedades, em termos históricos, trata da sistematização e da propagação do conhecimento ao longo do tempo. A academia, de certa forma. E, e a cultura popular não é um tema, nunca foi um tema sexy para, para a academia uhum. portuguesa. Que, infelizmente exato que, que, que ainda hoje é muito elitista e que, que, que tem vindo a democratizar-se mas que mas que não passa muito por aí e podemos podemos pegar na gastronomia podemos pegar numa série de coisas por exemplo uh, algo que eu até confesso que já fiz algum trabalho preparatório de uma investigação nesse sentido mas coisa que decidi que não irei fazer mas é um conhecimento que se arrisca a ficar perdido algo que nos é caro acho que aos quatro aqui nesta mesa ou essa não porque ele veio do Benfó a historiografia <risos> do hip hop português, do início quem eram os personagens, que, quando é que, quando, em que ano é bom que ele não esteja é microfone hoje. De vender! Não, não, não, não, Mas também não, não, não. ninguém se quer de vender de uma coisa que quando é. Quando falaste em que ano precisamente é que o Ace foi à margem sul? pronto, Esse tipo de, de dinâmicas que se perdem. E portanto, ok, não existe, não existe trabalho uh, consumado e perene sobre, sobre essas dinâmicas, começa a existir e há perigos. Mas depois também há, um pouco, e uh, isto é uma, é uma profunda opinião minha. Nós temos um bocadinho esta ansiedade de querer registar tudo e que tudo viva até ao final dos tempos. Não é? Ah pá, tem que se registrar isso, tipo, as pessoas do futuro vão ter que saber que existe tempo se calhar não, meu. Se calhar é melhor não saber quem fez as pirâmides. Certo, Mas no que toca, eu estou a a dizer, mas eu acho que no que toca, por exemplo, a gastronomia, música, futebol, porque eu gosto de ver, eu acho que tu teres uma base Olha, pá, dar o exemplo. Eu jogo FM. Uma das coisas que eu mais gosto no FM é a base de dados. Que existe toda a informação. Tu podes estar a fazer 30 épocas que a informação está lá toda. Detalhadamente. E eu acho que isso, pá... O saber não ocupa, não, é? não tens tipo alguém que as coisas estarem registadas... Pode haver, para mim pode ser indiferente, quem é que fez o... Sei lá, o bacalhau com natas, a primeira pessoa que fez... Mas calhar para outras pessoas isso é importante. E ah. como é que tudo é, como é que foi evoluindo o bacalhau com natas. Estás a ver como é que as coisas foram evoluindo? Acho isso importante agora. Até chegar a prato tradicional Não? da cozinha portuguesa. Exato. Mas daí ser uma dicotomia, sempre por um lado algo é, que, que é desejável, assim. mas outra coisa que também podes questionar, porque como é que isso depois acontece se, se expandir por completo? Significa que cada pessoa tem que ser sistemática na sua idealização e que vai ter que registrar tudo o que faz, porque senão vai ter que haver alguém a fazer isso por ela. Já Mas eu acho que tu brio, se tiveres brio naquilo que tu fazes, tu vais registrar o que fazes. Vais. Digo eu, não sei. Ou registaste as ideias. Ide Imagina, Bai Castro torna-se um, um artista de renome para os próximos séculos da cultura portuguesa. Tá Alguém sabe de onde vieram as ideias do Bai Castro? Não, está registado no Instagram. Instagram. Da minha tá cabeça registrado. ia baitar pessoas. Não, mas tipo, <risos> tu, tu, tu, há coisas das quais tu não te vais lembrar de onde é que aquilo veio e para uma historiografia isso é importante ah, a inspiração para esta coisa de Vai Castro foi não é ah, mas não, isso, teorizamos não, não é tipo é mas tipo isso é mas, é, fosco, mas, mas, mas, isso, mas a... isso é importante mas isso acho que é a beleza da da, da criação é tu interpretares o que é que a pessoa estava a tentar fazer mas claro que sim mas se souberes o real dá um bocadinho mais não é? se souberes qual foi exatamente o contexto em que aquele quadro foi pintado quando vais um, a um claro. museu mais clássico é que ele vai dar-te pistas para a interpretação e pode interessar-te ou não mas a mas a informação um, hard, há falta de termo informação clara e objetiva sobre as condições de produção se falamos da arte, poderá ser aquela a, francese, a francesinha Por exemplo. Não, a francesinha é diferente em todo lado não interessa registar como é que ela é feita em todos os sítios uhum. interessa saber como é que ela nasceu qual é que é uhum a forma como ela se apresenta mais frequentemente hoje em dia, quizá importará perceber como é que surge a Francesinha à moda do Minho, com um olho que leva natas, tipo assim, como é que isto apareceu? Uhum. Que isso, acho que interessa uh, ir atrás dessa informação. Mas não interessa ir porta a porta aqui na Baixa do Porto, e assim, como é que faz a sua Francesinha? E leva 150 gramas de molho de tomate ou 175? Não interessa, é. não interessa esse porta-a-porta, -porta, mas interessa dar um, um step-backzinho e pensar assim ok, vamos fazer aqui mais ou menos uma análise e perceber como é que isto nasceu e como é que desta, nesta, nesta era se faz mais frequentemente. É a tal cena dos, dos enchidos. Não interessa saber que numa aldeia há cinco pessoas a fazer Uh, o, a, mesma, a mesma chouriça com uma ligeira diferença interessa perceber como é que é a média dessas 5 cinco, dessas cinco pessoas. Para ver vezes a ali falar da francesinha, estás a falar de uma média de 50 mil, e claro, então se claro, não for claro. se, lá está, o trabalho aí de, de recolha de dados é mais intenso. Quem diria que uma, como, parecemos zuling antes da comida? Pois às vezes eu, nós vamos. A... Estamos muito com pessoas profundo. e eu penso, 80% desta conversa foi sobre comida e não foi tudo responsabilidade mas, nossa. Mas é interessante, olha, eu sou um gajo muito naivo no que toca, mas por exemplo o meu amigo Bessa, uma das toca, coisas uh... que mais gosta de saber é comida, estás a ver? Tu achas que a comida, tipo, é o que é que vocês dizem sobre uh, conteúdo, que existe muito, né? conteúdo de, de comida tipo trash food, estás a ver? em que não há, não há respeito pela comida mas há muitas views sobre o que é que a pessoa está a fazer só, tia, só, só subversão, não, isto não é Já, suposto conjugar tipo, em... pegar um alho, mandar o alho, estás a ver? <risos> e depois tipo, não há tipo respeito pela, gosto pela comida Hã? Gosto de educação Gosto de educação Isso é a mesma coisa, isto, isso é... o valor disso é as pessoas irem atrás do, do choque velho do, do valor de choque, as pessoas querem se grisar com uh, a cena de tapa que aquela uhum. pessoa está a tá, tá fazer não propriamente pelo valor intrínseco do que, que isso podia ser sobre comida como podia ser sobre como montar uma cana de pesca não sei se vocês conhecem um canal acho que era um canal do Youtube que era o era How To qualquer coisa que começava ser How To Basics Exatamente que era tipo How oh, To Era do tu, ovo never. Exatamente, esse <risos> do ovo que o gajo tipo dava na mesa e, e fazia como fazer uma omelete e de repente dava explosões na cozinha <risos> isso, <risos> uh, isso... Isso são jogos de, de, de narrativa e de como trazer uh, um lado cómico às pessoas mas não tem um valor gastronómico Achas que não? Não, acho que não Tem um valor de entretenimento muito grande Certo, sim. mas por exemplo o Auto Basics, estás a ver? De facto não fazia nada não fazia, não tinha, No final tinhas tipo uma omelete feita, agora imagina que o Auto Basics partia a casa toda mas no final tinha uma omelete feita isso não tinha valor gastronómico porque Imagina, lá está, o eu lembro-me de vídeos desse gajo ele, ele não, como fazer um lasanha, ele não fazia uma lasanha no final ele acabava como um peixe dentro de uma maçaneta era assim que acabava as vidas. não era uma lasanha, não é? Agora imagina que ele fazia o processo todo criativo mas no final tinha a lasanha feita isso tem valor gastronómico ou é só um valor de entretenimento? Acho que é mais valor de entretenimento e valor narrativo porque é um, é um exercício criativo Que se calhar não é tanto sobre o conteúdo e é mais sobre a forma É sim, acho que sim Acho Tem mais valor, tá bem, valor, okay. valor estético do que. Do mas que imagina que não. a lasanha era mesmo boa. Tipo, mesmo a melhor lasanha da tua vida. Já não tinha valor gastronómico? Acho que não. Acho que. Porque o interesse daquilo não era o comer a lasanha, porque isso não, é, não ia ser. Fazer, não, era, não era vender, nem, nem ensinar a fazer, mas sim o é exercício criativo que eu vou àquilo. Mas às vezes aquilo que tu queres fazer não é necessariamente aquilo que tu queres que tu ficas, fazes. Percebes? Podes ter sim, esta é uma ideia. Boiarista. Sim, sim, sim. Imagina, tu podes querer fazer um projeto Pansa, estás a ver, o canal Pansa, e a ideia é esta, mas a interpretação e como ficou depois é outra ideia, que não foi a ideia original. Claro. E tu depois assumes essa assumes essa identidade porque foi a identidade que te meteram. É? Tu a correr bem, assumes isso. Eu pelo menos falo por mim. Se, se, se eu faço uma coisa, as pessoas dizem, ah, ou seja, eu faço uma coisa não era bem aquilo que eu queria fazer. Não era de todo aquilo que eu queria fazer, mas as pessoas reconhecem por fazer aquilo. E dão-me props, então era aquilo que eu queria fazer. Uhum. Percebo, percebo, Percebes? percebo. Os que... homens só troca tintas, mas não... <risos> não sei como é que vocês são, percebo, mas eu... Percebo, percebo, uh, eu... Acho que é importante assumir que não era aquilo que queremos fazer. Uh, embora possamos assumir que, tendo em uhum. conta que aquilo teve, pode, poderá ter tanto sucesso, que possa ser esse o novo rumo. São coisas diferentes. Uhum. Uh, e é uma coisa com, com que nós nos debatemos muitas vezes e que... E que é um work in progress no, no, no canal. É exatamente tipo: olha, vamos querer fazer coisas que façam sentido para nós. Ah, um exemplo mais recente: de repente as pessoas querem que nós sejamos uh, embaixadores de marcas de tampos de, de cozinha ou de exaustores. <risos> <risos> <risos> não por porque não. Se forem bons tampos e bons exaustores, vocês de facto usem. Claro, mas o nosso trabalho não vai passar a ser vender esses exaustores, claro. Ah, não, pode ser só ter lá o exaustor com com marca de ah, Claro, só que, que nós é ainda não está, só que nós ainda não Agora estamos. Agora vou ligar -me o meu exaustor. Nós, não não é não é nós ainda não estamos. Mas nem no, é isso, não é? No, no nível de. Das, no nível mas... de, de, de poder vender só o aparecer do exaustor. Mas, mas, pessoalmente, não, não é por aí. Não, não é isso que me interessa. Vender o aparecer. Não me interessa. Não tenho interesse absolutamente nenhum em ser embaixadora de um. Isto é, isto é a visão da atriz, é a arte pela arte. Não, não, não, não nem é só eu isso. Tenho, é... Eu tenho interesse claro, em que me paguem estamos... sobre coisas. Que me paguem para eu poder fazer coisas sobre as quais verdadeiramente tenho interesse. Sim, mas por exemplo, vocês têm, sei lá, se tiverem. Uh, mil pessoas gostam do vosso trabalho e consomem o vosso trabalho. Se nessas mil pessoas, vocês, uh, tu por exemplo, olha, com, uh, uma marca ou qualquer de facas de cozinha, que é, é a cena do chefe, não é faca, uh, te dar essa faca para a mão. E diz, olha, quero que tu me vendas este produto, pá, dou-te x% da venda, estás a ver? No final das vendas todas, dou x% entram um com o código, essas merdas todas. Tu, tu usas a faca, a faca é boa para caralho, estás a ver? Mas não é a tua faca favorita, mas é boa <risos> para caralho. E tu tens que vender aquela faca como se fosse a melhor faca do mundo. Mas isso é transformar comparina. as pessoas em tocanos de publicidade Isso é uma coisa que a mim me faz um bocado de aflição De espécie, é mesmo que eu sou hum, de espécie. Vamos ter uma discussão muito acesa Faz um, um bocado de espécie, eu compreendo, eu percebo eu, uh, O dinheiro dava-me mesmo, é da jeito Certo uh, Permitia-me fazer mais um programa, mais um qualquer coisa mais pensa, Tempo para pensar, para escrever, para criar, whatever mas eu não, não, não acredito mesmo em coisas para sempre e que eu vou achar isto sempre. E se calhar já achei outra coisa e agora acho isto. E não quer dizer que daqui a uns tempos eu não vá estar a ser. ou o canal não tenha. e não vá ser embaixador de uma marca de exaustores. <risos> <risos> Porque preciso é. mesmo de um rei, de um exaustor, e se esse for o caminho, blá blá blá. Eu acho que há outros caminhos, há outras possibilidades. O, o, quando pensamos nisto, olhando sobre este primer, uh, prisma para o canal Pança, o que eu penso é que as pessoas, as marcas, o, o, quem tem o, o poder do investimento e o capital, que nós não temos, uh, pode querer fazer parte disto de alguma forma. É? Pode ser através do dinheiro, pode ser através de um investimento em equipamento, pode ser através de se associarem como, como entenderem melhor. Só que isso não, não, não, não vai foi, fazer exatamente. de mim o seu token de, de publicidade e isso, é muito, isso tem sido um desafio muito grande. Para mim, Cons... vai, dependendo do preço. Vendido. <risos> vou... <risos> é, são as dinâmicas do mercado atuais. Deixa-me só fazer aqui uma não, pausa não. no éter, porque eu ainda não vos apresentei e já vamos delongados. Mas interessa como começa e será desinteressante quando acabar. Uma conversa que, a correr bem, chegará a uma barriga cheia de boas memórias. Ui, meu Deus. O essa meu tá nome a é Francisco Paz Rodrigues. <risos> à minha esquerda. Diana Bernabé à minha direita Tiago Bessa à direita do Tiago Castro e atrás da câmara hoje que não tem microfone apresento eu Luís Bernardo Amado Sim. Lima Bessa não me betolas não <risos> a propósito do episódio é, da semana passada uh, vou fazer uh, vou fazer aqui o joguinho do costume mas de uma forma diferente em que ano nasceste, Tiago? 87 em que ano achaste Tiana? 91 portanto nós queremos entre 87 e 91 likes até... Quarta-feira, se não temos que usar a cara do Avilejo na estamos É um Avilés. <risos> quem nem é sei quem é um Avilés. É um chefe. É um chefe. <risos> é um chefe, ok. Posso só retomar Retoma. uh, só o, que, o, que, o que a Diana estava a dizer? porque é o seguinte, eu percebo o que estás a dizer, mas vou dar um exemplo. Eu tive, nestes últimos 4 quatro 5 anos, dois casinos que nem eram dos mais fixos, é né? querer que eu fizesse publicidade e pagavam. Não era nada especial, mas era dinheiro e... tipo, Dá 300 euros no mês, estás a ver? Pronto. E eu... Não fiz porque eu recuso-me a fazer merdas com casinos, recuso-me. Não, não faço coisas com o jogo, não tenho nada a ver, não quero que ninguém por mim que se meta tipo, no jogo e quem é que... Para começar, tipo, aquela pessoa provavelmente vai se meter para outra pessoa, estás a ver? Mas não quero, não gosto de jogo, acho que é, não, quero a, não quero fazer parte disso. Porém, se fosse uma marca de uma mesa digital que me passasse a mesa e dissesse: olha experimenta a mesa, eu experimentava a mesa e dizia, pá é fixe. Está-se bem, é uma mesa digital igual a todas as outras. Pronto, nós damos dinheiro, faz publicidade. E fazia na boa. Pois, eu acho que... Na boa, porque faz parte daquilo que eu faço. Assim como uma, uma panela faz parte daquilo que tu fazes. Mas eu, se calhar, eu, eu, se calhar eu estou é influenciada ou contaminada por uma outra visão. Porque, como eu venho de uma área em que fazer publicidade é um trabalho também de criação de personagem hum. e de interpretação de uma outra person,a figura, uh, ser eu própria, a Diana, a fazer publicidade a um produto, a uma marca uh, e a associar-me a isso, uh, não através de uma personagem que aparece num, num objeto publicitário, seja ele offline, online, televisão, mupi, whatever, uh, eu não consigo conceber a possibilidade de eu ser o próprio parte do próprio conteúdo eu enquanto indivídua eu enquanto pessoa Tudo. ser parte desse ser parte da história da narrativa que vende o produto é tipo o Futre quando vende produtos para uh, uh, a libido masculina falta-me a palavra não é? para Desfunção para a disfunção irétil um, é ele próprio a posicionar-se ali enquanto Paulo enquanto Futre Paulo Futre, se fosse Paulo futre, futre a interpretar o João Novaes era... Mas se fosse uh, a Diana a fazer de uma de uma... Não, não é pessoal, Pessoas, né? pessoas podes... recorreram um, a, um, a, um, a uma forma muito fácil de fazer isso que é dissociar-te de ti mesma. E quem está a fazer ah, claro. aquilo é a Diana do canal Pança. Uh, é, é tão teno, sabes, a fronteira? Claro que é teno, sim. E eu percebo o que ele está a dizer. Para mim é o limite é... é exatamente o que o Castro está a dizer, que é... Se é uma coisa que eu uso e que eu reconheço valor, eu mesmo que, que, que não é é é tenha valor, mas é assim, mas, mas não valor, mais caro. Não, desculpa, mesmo que eu porque imagina assim, eu não sou pro, eu não tenho o maior conhecimento do mundo. Se me dão uma coisa, se eu uso e digo é fixe para mim, se calhar não é fixe, se calhar é um produto podre. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, para mim é que tem que ser fixe. Agora, Sim. se eu estou a vender um, um produto e que uh, o Chico compra e o Chico usa e diz foda-se que merda de produto, aquele gajo enganou-me, estás a ver? Muitas das vezes é tipo, é não, é, eu usei, se, se para ti não é bom eu não tenho o conhecimento para achar que é bom aquele produto, estás a ver? Sim. Uhum. É também é um, é um ponto de vista que é tipo, estou-me a vender uma cena mas eu não tenho conhecimento sobre o produto para dizer que é bom. Vou ter que falar com alguém competente, a dizer se isto é bom, mas depois também mas, já estás exemplo, a perder Mas se eu, eu for contratada pô. para fazer um anúncio, eu não... Eu, Uh, se eu for contratada para fazer o anúncio de, de, de pastilhas elásticas, eu não tenho nem que gostar de pastilhas elásticas, eu não estou a dizer que eu, que eu vou ser contratada enquanto Diana, eu vou ser contratada enquanto atriz para representar aquele papel da miúda que adora pastilhas elásticas. Eu não tenho que gostar, eu nem sequer tenho que comer, uh, e não tenho de facto que defender aquela aquela ideia nem de convencer as pessoas a investirem ou desperdiçarem ou gastarem o seu dinheiro naquele produto. Uh, o que eu acredito quando pensamos em relação com marcas dentro do canal PANSA é que as marcas podem se querer associar ao que nós estamos a fazer e nós vamos usar os meios disponíveis para lhes dar a presença digital um, não é? Pronto, e, e por aí, ou as menções dentro do canal Mencionar que estamos, agora eu não posso defender, eu, não é? isto é a minha perspectiva mesmo pessoal, que é eu não vou querer estar a defender, em princípio, eu não vou querer estar a defender uma coisa que... Hum, que devia estar a ser objeto de... Do... Mas não tens que, não é, tu usas a palavra defender, é uma palavra muito forte. Estou a defender, não, não estás sim, só... Sim. Porque uma coisa, eu, eu, eu vejo podcast, olha, dando o exemplo, o pessoal que começa, se, se, se podcast, começa a fazer uma merda qualquer... Squarespace.com, thank you as e Ah, e depois umas vezes vais ver logo os comentários, <risos> <risos> a dizer, foda <risos> como aconteceu com o Insónia, estás a ver, começou a fazer merdas e de repente tu insónias, ai, não sei o que, é um bendito caralho, já está a fazer... Publica. Então, primo aí, foda-se, entretém-te gratuitamente, se fazer dinheiro de uma merda... Porque se o canal Pança fosse claro. pago é isso que é nós precisamos. É mas eu preciso, dinheiro, precis eu, eu preciso que as coisas. Estás as entre, a interpretar pessoas, estás o o o o, a interpretar massas. Ou como que tens de pagar 5 paus para entrar, se fosse gratuita, como é que eles se su sustentam? Ui, é claro. E são as festas que, fu que fundam a produção de vinil, Exato. claro. Ou tu, ou tu hum, dentro desta da, da lógica de, de mercado atual, ou tu querias valor que é diretamente consumido, lá está, paga para entrar na festa, paga pelo produto, etc. Ou. Ou, por exemplo, vocês se fizessem, fizessem, se escrevessem livros de receitas, produzissem conteúdo. Temos uma, uma, de uma mané... fanzine de Anitta e Garibaldi que se quiserem ah, comprar ainda está exemplo. disponível. despachem <risos> <risos> te só temos para aí cinco exemplares. Uh, dar workshops, uma série de coisas. Ou então o produto passa a ser a tua audiência, porque tu, se quiseres, monetizar, obviamente. Ser, e, e, e, e nas vais redes sociais receber... o produto somos nós. Exatamente. Quando só estás a trabalhar mas, para as redes é sociais e estás eu... a dar algo, algo de bordo, o produto é tu. O produto é não me é entra... audiência não, no me in... da não... página. Mas eu, eu sinto-me super confortável em que o, o produto dentro de Canal Pança seja a nossa audiência, só não me sinto confortável em que eu seja... Mas tu já tu de qualquer uma tu dessas já formas é, pessoa. é um... Mas é, eu não estou a dizer que mas, tenho respostas, é, eu é, estou a pensar que Mas por isso que há é pouco tu... até assim, um, <risos> um bocadinho de forma condescendente, perdão por isso. é atriz é arte pela arte. É, quase, é uma pureza daquele trabalho em que tu colocas tanto, tanto da tua identidade. Mas a estratégia da dissociação é válida. O pau-futro não é aquele pau futuro sempre. Claro. Se calhar o pau futuro até é bastante próximo, mas a realidade as pessoas têm uma persona pública, não é? Uhum. E, e lá está. E tu, e tu nem precisas ter uma figura pública para ter. Para ter ou seja, dando o um exemplo, eu quando antes conhecer o Lessa, né, eu tinha uma ideia do Lessa pelos vídeos Também que eu vi eu. do Lessa, percebes? Ou seja. Tu, tens sempre uma... ideia. foda-se! a Eu <risos> estava a já lhe disse que eu passava ali o <risos> Mas é isso, nós temos sempre uma ideia das pessoas quando não as conhecemos ou mesmo se conhecermos de vista ou uma primeira impressão mas quando tu estás, é que tu quando vês sei lá, nem precisa ser uma pessoa que faça nada, basta sei lá, alguém que siga o António. E o António é só um gajo, estás a ver? igual a todos os outros, não faz nada, não produz conteúdo, é isso que eu estou a dizer, não fazes tipo é enfermeiro. Tu tu vês mais do que tu, <risos> Ah, não produz conteúdo, é o que eu estou a dizer, tenho Sim, uma, profissão. É uma profissão, que nada apagado. contra é os sensação, enfermeiros. Mas, não, profissão de saúde. Ah, ah, é não faz nada. Área, para dar -se eu vou reformular o António, que é picheleiro, não faz nada <risos> estamos acertei, oh, não, o que é, conhece um picheleiro de trabalho que não oh, conhece Eu estou oh, a rasca, oh, preciso oh, de um pai há 3 meses oh, é, Olha, é, também é... nós, está aqui, é aqui a casa bem Por isso façam-me um favor, para nós contratarmos um picheleiro de subscrever o nosso Pô, Twitter tá Porque mesmo, tá mesmo, vocês bem, não pá. são um produto, não, é são exato. consumidores <risos> Mas o que eu estava a dizer hum, Ok, segues -se uma pessoa qualquer no Instagram, vamos ao ponto do Twitter tu, essa pessoa só pondo fotos, só pondo as coisas mais triviais todas tu tens logo uma ideia da pessoa, estás a criar logo uma persona aquela, aquela pessoa na tua cabeça é alguém uhum. estás a ver, tu vais fumar, o que é olha, estou então uma foto de sushi, gosta de sushi já vais tipo criar uma narrativa porque a pessoa gosta de sushi, estás a ver? e é assim que muitas vezes as pessoas começam a meter conversa na internet é porque tu começas a criar uma claro. achas a pessoa interessante e criar uma associação e depois tipo, por, por coisas que, que é verdade ou mentira, mas tu não sabes. Ou seja, eu acho que isso aí de criar personas, tipo, tu, és uma, tu para o less és uma pessoa, para, para, para os teus pais és outra, para os teus amigos és outra, tu não queres a mesma pessoa para toda a gente. Claro, claro, sim, sim. Meu Deus, se eu fosse estava, não estava, estás <risos> a ver? Por isso é que eu não acho que... Tu, tu tens que estar sempre à espera daquilo que as pessoas acham sobre nós, ou a, ai, será que as pessoas vão achar que eu estou a fazer? Tipo, é meio que a minha para não se fazer nada, na minha opinião, é uhum. tipo de estagnar e estar parado. Não, não sei Sherlock, <risos> Nem percebo, vou, vou emoldurar. Se estiveste a pensar no que sou a despedida, não fazer nada. <risos> e, Zao, faltou dizer há pouco que estamos aqui com o Diana e o Tiago, que são fundadores, chamemos assim, do Canal Pansa, que podem desde já subscrever, caso a si, Paparoca, já deverão ter percebido que a conversa terá esse como tema central. Eu até gostava de pegar num tema em que, em que há pouco tocámos assim de leve que são comidas que não combinam há proibidos vou dar um <risos> exemplo a minha irmã sempre que a minha avó cozinha para ela e mistura cogumelos com peixe tem quase um ataque a tua mãe? a minha irmã Pá, tem um ataque no sentido não insulta ninguém, nem é nada mas aquilo faz, não come ou simplesmente não come põe os cogumelos de lado porque para ela não combina eu confesso que também tenho dificuldade. Cogumelos com é peixe. Cogumelos e peixe no mesmo prato. Que peixe, que peixe. Ok. Sim. Hã? Que salmãozinho, salmão grelhado com cogumelos é bem bom. Deixe falar comigo, irmão. Por nunca... coisas que, que, que não combinam mesmo. Não ou tipo, ou que coisas pensando. que combinam... Vamos aos dois. Coisas que combinam boé bem só para vocês. <risos> <risos> tipo aquelas duas merdas que combinam mesmo boé Eu já tenho inside <risos> information que Tiago tem... Tiago é morrer nesse campeonato. Eu gosto de experimentar sim. Eu vi-lo mergulhar uma batata frita em papa de sarrabulho e a comer. Isto é que é bom. <risos> <risos> <risos> Pá, eu gosto, gosto de experimentar combinações de, de todo, uh, combinações de doce e salgado eu gosto sempre de experimentar esse tipo de combinação. Bacon com chocolate é ótimo. É ótimo. A minha combinação que, que fiz uma vez sei lá, estava a estudar após os exames do 12 segundo <risos> e momento de tensão, portanto. Uh, e desde então, e foi tipo um dos pináculos dessas experiências estapafúrguias que foi comer uma batata frita das Ruffles com um filipino branco por cima. Ai, <risos> olha isso. Foi, Que é, isso é mesmo mind blowing. É bom? É, é muito, bom é, é muito, muito bom. bom. é um snack de referência desde então? Não, Como não, é, não, não, é, não é um snack de referência é mas vez, É uma é as, as, as, as, as, Eu adoro esse tipo de experiência okay. eu, Uma das merdas que eu não vivia com os meus pais Que a minha mãe comprava sempre tipo uh, Queijo às tiras, estás a ver? Sem ser o limiando e queijo às tiras Era enrolar choca picos no queijo sabe te bem, porque os chocolate e o queijo por algum motivo sabe -me sabem bem mas o melhor mesmo é bacon com chocolate. Porque comi isso uma vez, nunca mais me esqueci. É muito. É muito mas, mas bacon grelhado Sim, sim. Quando com, era miúdo, Quando era miúdo, adorava, adorava <risos> a a comer mãe. batatas, uh, pão com manteiga. Com as uh, uh, bolachas belgas de chocolate. Faz sentido né? Isto eu já experimentei. Faz sentido, é muito bom. Faz sentido, acho que sim. Claro que faz sentido. <risos> não, não, não. Hã? Obrigada. Não faz sentido nenhum. Faz faz, faz, faz faz Melhor a batata no sal. Existe, fã, existe, um, existe um, um canal no YouTube. Nutella no, no pão. Que, mas não metes é, metes de são de tipo dois gajos que vão a feiras de nos Estados Unidos. Sim, opa, para mim é um bocado overkill. Uma manteiga com sal, provavelmente, ainda por cima. Existe um canal no YouTube de dois gajos que vão aos Estados Unidos. Tipo aquelas feiras populares e vão experimentar as comidas tipo, que são é a junção de várias comidas Uma cena que eles fazem sempre é tudo fritos claro. Tipo fritos em paus tipo, Metem um pau, metem a fritar Um março frito yeah. Yeah. E, e uma das merdas que mais, que mais tinha sucesso era o waffles com frango Tipo waffles de frango Tipo K KFC num waffle. já comi e adorei E eu vi aquilo e fiquei criou, a pensar é criou, nojento Mas percebo que eu curto criou, waffles criou, Mas imagina eu curto, adoro Adoro, adoro, adoro o caldo verde Adoro das minhas comidas favoritas. Adoro bacalhau com broa. Das minhas comidas favoritas. Junto, dessa ser horrível. Você sabe o que eu estou a dizer? E não vou meter bacalhau com broa numa artigela de caldo verde. Opa, eu penso salutar, assim. É fã. como a história dos cogumelos e do peixe. Olhando para os cogumelos como uma coisa que vem da terra, eu olho para os cogumelos como se olha para. Um alface. Um vegetal, não. um legume, um não é? Um. Uh, Tu vais comer peixe com cenouras, portanto, eu acho que também podes comer peixe com, com cogumelos. Acho que nesse sentido, se os sabores estiverem equilibrados, se as coisas estiverem bem temperadas, se os temperos fizerem sentido uns com os outros, eu acho que se houver harmonia, acho que funciona. Uh, e a ideia de se tu comes bacalhau com batatas e se comes bacalhau com couves, não me parece que os sabores de um caldo verde com bacalhau de proa. Tudo junto, imagina, eu imagino, sim, sim, eu vou, vou chegar lá, eu vou chegar lá. Olhando Espera <risos> aí, aí, que eu vou chegar lá. Eu, é. o, o que eu penso é, a, a forma às vezes, de, a forma às vezes como pensamos a gastronomia é que não encontra forma de navegar até encontrar uma coisa que funcione. Porque se pensarmos, comes bacalhau com batatas, bacalhau com couves, bacalhau com broa. E comes, e muitas vezes, a acompanhar o calo verde, vem a broa. Portanto, parece-me tudo uma paleta de, de ingredientes que vai funcionar super bem juntos.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 Não é, é da forma direta de pegar num bacalhau com broa e um caldo verde. E isto está lá para tu dentro. Podes pensar nos, nos, nos componentes do caldo verde e como é que os podes incorporar no bacalhau com broa? É, será provavelmente fazer um puré de batata que. Com um ligeiro sabor a chouriço e uh, a couve uh, cegada, E podes juntar isso ao bacalhau com broa e provavelmente vai funcionar e vai-te saber simultaneamente a bacalhau com broa e, e a, a caldo verde. E se quiseres fazer o contrário. E o mas bacalhau dentro do caldo verde? Ou, ou imagina, tens uma posta de bacalhau perfeitamente cozida, tem. faz uma, uma batata laminada ou uma rosti de batata com bacon ou com, ou com chouriça muito fininha e uma e uma, um creme de, de couve galega que é normalmente a couve que se usa no, no, no, no caldo verde e fazes um, um molho com a couve ou um creme com a couve e, e que, que vai à volta do bacalhau e tudo junto vais tipo, what? bacalhau com e caldo verde tudo na mesma garfada okay. alta cozinha é exatamente isso é, é. como é que podes pensar os elementos de um prato e extrair-lhes a alma e combiná-los, e tu, quando estás a comer aquilo, sabe te mesmo aquilo, mas não é aquilo. É um teatro no de sabores. sabores, exato. Vocês acham que tipo, porque eu estava a ouvir a falar, vocês acham que os stoners estão para a cozinha como o guardiola está para o futebol, tipo, a nível de inventar <risos> podes arranjar outro tipo de analogia. Foi muito atrás a minha. Futebol mas é olha, vou-te o guardiola é um gajo que inventou coisas. É um vanguardista. Mas vai dar à tua. O sto... Sim, nesse sentido, ah, o... nesse sentido os stoners estão sempre a esticar a corda. A ser... Mas de caralho! A cultura do manchi e das, e das uhum. rolotes é uma cena altamente stoner e pode ser pensada em levar a, a alta cozinha. Mas a cena de stoner às vezes também é só o que é que há, o que é que está e aqui. Eu... E que eu, é eu aqui vou criar tudo. Não, mas tem eu... que, que saber bem. É, o, que é que o que é que eu tenho a O stoner quero... é stoner. alta cozinha McGuire. <risos> Exato. Exato. Mas se calhar o stoner não, alta o... Cozinha maciagre, não se aplica tanto porque o stoner não é tão sistemático quanto a alta cozinha pretende ser. Não é porque a consistência é muito importante. É um prato é de autor só de uma vez. Exato. Exato. É, um prato é, um prato básica, é site é. específico. É. Exato. Sim, Tiago, hoje está todo mas, a todos. Mas vamos, mais, vamos só ter uma noção que é um stoner. Tem as, as glândulas, né? um, como é que se diz? Uh, as uh, uh, as papelas gustativas. papilas gustativas muito naquele estado. Ativas. Ativas. Ou seja, é tudo um, uma, uma, uma, uma. Por exemplo, vou dizer: aqueles cachorros que se come no Porto, uh, na rua do. nas galerias, são nojentos. É da pior. E existem fases da minha vida que a comer aquilo foram um os melhores cachorros de sempre. Estás a ver? Ou seja, um stoner. É só para stoners a comida, não pode ser para um gajo sóbrio. Eu não posso ir comer a casa de um gajo que fez, sei lá, uh, arroz de pato, mas não era pato, era pombo, o gajo enganou se estás a ver. E vou lá e como bem, não vai, não vai acontecer. Agora, se calhar, se for o baessa, já como altamente. Porque os dois estão em sintonia. Estás vou... <risos> <risos> a falar para duas pessoas que, que literalmente, não, não têm grande acesso à cultura de stoner, porque nós não... Eu consumo essa cultura embora não seja um praticante. Exatamente. <risos> pá, eu, eu, eu, eu, eu, eu, esse exemplo Eu com esse exemplo só, só fiquei um bocado confuso com o stoner que é habilidoso o suficiente para caçar um pombo? Mas... Apá, acho eu. Quer dizer, não, não sei. Fiquei que comer arroz a ter... bolas de pato para tossem. O, okay. ah, o quê? Ah, o okay, quê, bro? Não é como se estivesse a tens maionese em cima. Não é? Não, mas tudo, podemos, tudo vai bem com maionese, que é uma coisa que eu, que eu não cozinho. Eu cozinho mal. Cozinho, é, tipo, tenho dificuldade em cozinhar. Mas não é mesmo não é por não tentar, é mesmo porque eu acho que existem pessoas que não... É como tudo na vida, não é na realidade. Tu és mais... Tens mais capacidade para fazer alguma coisa, eu tenho outra e cozinha para mim é louco mesmo, é? autêntico. É? Pá, não sei. Num, uh, não sei. Para mim arroz soltinho é quando me cai a panela ao chão. Estás a saber? <risos> <risos> tipo, eu não, não sei fazer nada. Um, mas a, aprendi que... E às vezes eu faço, porque imagina, quando a pessoal que faz a comida deles, que a comida está uma merda para os outros, mas para ele está todo tá bom Porque ele que fizeste, tem a dedicação de que fizeste, tá, sabe-me melhor porque foi o que fiz Eu não tenho isso, eu faço a comida e sabe mal Mas, Estou... mas que é, como é que te, te alimentas? Ah, tenho, ah, tenho uma pessoa que cozinha para mim que é muito... <risos> Uh, uh, e é reprodução uh, de estereótipo uh, de género. E, uh, eu, eu nem queria, eu, nem queria eu, não, eu tentei ir à volta. Não, imagina, imagina. Não, imagina as tarefas cá em casa estão muito bem uh, estabelecidas. Uma pessoa cozinha uma pessoa limpa. E eu limpo, pronto, quando sei cozinhar. Mas quando... Você que a casa está sempre cagada. ó estás a bater mal, estás sempre um brinco. <risos> ou, ou nem digas isso. Um, Mas e... por exemplo, em nossa casa eu, eu, eu recuso-me a arrumar depois de ter cozinhado cozinhar. Yeah. E ele depois de eu cozinhar não tem absolutamente nada para arrumar. Portanto, em nossa casa não, não. nós decidimos que quem cozinha arruma. Ok. Porque não era justo. Certo, co... É isso, é isso que eu faço, eu arrumo, arrumo é bem. Não, não, não, não, não. mas, é, mas não, nós não dividimos nesse sentido. É, embora inicialmente pareça uma troca justa, no nosso caso eu sentia mesmo... Eu entrava Tudo num é cenário sim. de desenho animado. Tudo imagina eu, imagina eu entrava na cozinha e pensei assim, mas tu cozinhas assim? <risos> <risos> uh, Existe, não pode, não pode. Pronto, tivemos que, que pronto, re, re, redistribuir as tarefas nesse sentido, porque eu quando acabo de cozinhar, uh, e muitas, muitas pessoas que têm padrões não é? de comportamento que são mais organizadas, muitas pessoas acabam de cozinhar e a cozinha está. Só está só tá sujo o prato e por cima. Não, para isso é impossível, isso não é cozinhar. Isso é que o meu pai fazia com os amigos quando ia para a pesca. Eu ia ver uns copos e ia chegar a casa antes chegar a casa e ao mini preço, comprar um bocado de pescada se não é cozinhar. Quem cozinha, suja já cozinha. Eu nunca vi ninguém a cozinhar e a cozinha não ficar é bem, imaculada. Não, não Mas a ah. cozinha vai ficando suja e ah, a pessoa limpando e organizando. Sim, eu vou, vou limpando sempre, ah, não Mas tu sabes que há alguém que vai limpar isto, ah, amigo, tá ah, a amiga, está a andar. Ah, não, não, não. Eu, Foga, eu, eu, Filipa, eu, minha sempre. Nossa Senhora. Ela sabe que eu vou limpar até com as o chão, se for precisa. <risos> <risos> <risos> Opa, no, no, no nosso caso, nosso caso nós, nós percebemos que era que era injusto e decidimos que, que, que não e é. hoje, hoje em dia eu próprio já reconheço que o meu, o meu processo já é diferente claro porque se que vai ele arrumar já não deixa tudo carregado não. Mas, eu não, mas eu não tenho problemas nenhum em limpar eu sei, eu sei até porque limpo muitas vezes e não tenho problema nenhum <risos> quer seja o que eu o outro o que ele queria dizer é, até porque eu sou quase sempre o que faz as coisas por isso ok, ok Uh, mas então, então, nós falámos aqui de várias combinações que não dava mas não chegámos a nenhuma combinação proibida Algo que vos... Eu tenho uma É proibida Partilha Massa com detergente faz oh. ah, João ah, um, pau <risos> Estraigaste o <do> jogo <risos> É proibida? Sim, Lucívia também ah, pá, eu tenho que não O seu médico não isto. recomenda Olha, mas vou dizer uma que é nojento E vamos com o bacon, bacon com oréu já provei é nojento não tenho tipo é nojento mas não ah, quem gosta ah, é sim mas é é nojento não por causa mas não é por causa da bolacha é por causa do creme o creme da Oreo não, não é, não é, é nojento ah não eu ah, não, não entra se calhar muito dentro da resposta à tua pergunta mas tudo que tem flor de rosa como é que é como é que se... Uh, aqueles pratos. Há boi de pratos asiáticos que têm óleo água, de ro rosa. água de rosas. Flor hum. de rosa, estou ótimo. Uh, água de rosas. Uma, mais, mais para o aliente, sim. Ah, pá, dá-me. Nada me sabe. Isso okay. é... para mim é sempre. É o qualquer que prato que, te que leve isso vai-me estragar a experiência. E trufa, desculpem. <risos> <risos> Não gostas de trufas? Desculpem, nunca peças, nunca provei Acho eu. pá. Quando, quando, se começaram, quando se começou a servir pratos com trufa, nomeadamente óleo de trufa, azeite de trufa, nos restaurantes... de uma forma mais comum, sim. De, nos, restaurantes, mais nos restaurantes de uma forma mais acessível, não é? Que não eram é, só restaurantes de estrela que tinham a lasca da trufa e não sei o que que custava 400 euros o quilo. Uh, eu nunca gostei e achava que aquilo me sabia tudo a químico. Então, achei, desenvolvi-me paladar a achar que não gostava de trufa. Pronto, e depois fui provar mesmo a lasca, a trufa verdadeira e tal, sem ser aqueles óleos químicos produzidos. E não é uma coisa que me, que me traga particular prazer, muito por ter essa memória também... Mas é, é natural que de facto o óleo de trufa não saiba bem, porque já foi provado que muitos óleos de trufa comerciais têm um extrato de claro. petróleo para simular Sabe mesmo o, o para simular esse sabor então o que há na trufa que é real da própria o sabor da própria trufa só me remete para todas essas experiências que eu tive o, e que detestei vocês vocês acontece comigo e acho que deve ser deve ser, deve ser comum com a maior parte das pessoas que é associar comidas a momentos tipo bons a ver? e quando e por exemplo quando provas pela primeira vez uma comida o teu estado mental influencia o, teu, o, o, o, o, o, o, o tu gostares ou não da, da, daquele produto em específico que uhum. comeste. Nunca, isso, é, isso é mito? Isso acontece? Eu acho que acontece, comigo acontece. Claro, porque a comida tem, não é? a tua relação com a comida tem uma, uma relação muito forte com as tuas memórias afetivas. Achas? É. Mas, mas em que aspecto é que, que, que. É isso tem? que tu vais a, a, a alavancar, tipo, não é? Vais a ancorar tipo aquela coisa. E a minha avó fazia isto, é bom e tipo é sempre. E, que, e vais descobrir depois, uh, com literacia gastronómica que vais ganhando e com as coisas que vais provando e com novas referências que se calhar a forma que a mamela fazia não era assim tão fixe, e que já provaste versões daquilo muito melhores. Mas, sei lá. A tua avó. Imagina, tu, tu, vamos imaginar, uma coisa muito básica, a e a minha avó faz um arroz de polvo, não sei quê. Não é, não é verdade, avó tu faz um arroz de polvo, ótimo, é um exemplo.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 É melhor, pronto, é melhor. <risos> tu aí vais perceber que se calhar o arroz da tua avó não era o melhor, não era Exato. a tua referência do que é um melhor arroz de povo. Mas vai ser para. Mas nunca nenhum arroz de povo te vai coisa. remeter ao arroz de povo da tua avó. Tipo, a primeira vez que o Lessa cozinhou para ti. Hum... E a é grupo já te metido e ela nem sabe quantas coisas são. Foi muito bom com este Por acaso sempre que nós já falamos sobre isso ele já me recordou. O que é que, que, que, que, foi, que foi? Eu acho que ele foi uh, bifes de couve-flor com um puré de couve-flor. Ah, ou ovos não. mexidos, porque os ovos mexidos de Tiago não são os meus favoritos. Naquele dia eu tive que dizer que foram os melhores que eu comi na vida. Porque foi mesmo no início e tu não queres já criar... Criar hostilidades. Sim, ah e tal, <risos> transparência, verdade? acima Constituir de tudo os teus ovos mal. são os melhores. Uh, mas nunca vamos dizer coisas que não são bem verdadeiras. foi uma mentira. Uh, entretanto já lhe disse. E agora, aliás, quando fazemos... Sempre que eu faço ovos, faço ovos à minha maneira e sempre que ele faz ovos, faz ovos à sua maneira. Porque é mesmo muito diferente. E ele prefere os ovos à maneira dele e eu prefiro os meus à minha. Pronto. Isto para quem é naivo na cozinha? Não faço ideia que estão a falar para mim ovos é... Olha, muito rápido, muito rápido. Ovos mexidos para mim são... Uh, não, podem, não pode haver nenhuma parte seca, aquela que fica e que tu raspas, estás a ver? Uhum. Uh, tens de estar sempre a fazer isto? Os ovos mexidos, não, tens que deixar que ele cole e puxas as pontas para o centro, deixas que ele cole, ou, ou puxas para o centro e soltas não, okay. o resto, pronto, e ele vai uh, cozendo uh, por partes, pronto, e antes dele começar a colar, tu, deixa, tu desligas e deixas que termina ali o Mas visualmente, faz... mas visualmente o, o, o, o, como a Diana gosta, esses são aqueles clássicos oh, de hotel, hotel que é, é tipo pequeno almoço continental tu, tu, tu consegues ver bocados todos cozinhados de uma maneira uniforme e crumbly que está assim, tipo, não está seco Está meio cremoso, mas... Está mas... chewy, está chewy, tá, tem assim... Tem estrutura em, em bocados, tem Mas tem estrutura solidão. Os que eu gosto é os ovos como se fosse tipo uma, um creme. É como eu gosto E os meus, a forma como eu faço os ovos, eu bato os ovos antes e tempero antes de eles irem na frigideira. O Tiago abre-os todos um a um na frigideira e depois com a espátula vai circulando sem quebrar a gema a soltar a clara, vai sempre à volta solta a clara, solta a clara, solta a clara quando a clara está mais ou menos cozida ele rebenta a gema, envolve e tempera e parou. Eu, eu e o Castro conversávamos aqui há uns tempos sobre gostarmos imenso de ver pessoas que têm paixão no que fazem essa é uma das razões pelas quais vocês estão aqui vocês têm mesmo paixão pelo que fazem nós somos capazes de consumir qualquer coisa e vocês adaram isto pá, uh, tu fazes ovos mexidos, Castro? é tu fazes ovos eu não mexidos, faço ovos, ovos. Eu faço ovos não posso comer ovos quer dizer, descobriste um dia eu como eu achei eu que na próxima vez que estivéssemos ontem ele ia dizer ah, agora já cozinha, tu já faço o ovos. Não, não posso eu mesmo comer ovos. Hum. E Sim, tu, é não, desculpa, eu Descobri não. uma vez não. psicosomaticamente não. que era. Olha, enfim, eu vez... vou, vou dizer uma coisa. <risos> não, na não é boa, na é boa. Não Alguém não é está alérgico a marisco, não pode comer é marisco, vai morrer. Eu sou alérgico a ovos. Não, não é, é, é, é, é, é, é, é Não é Isso é uma é, conversa para outras núpcias. Normalmente os meus ovos mexidos são o é, seguinte. É eu fui garganeira a tentar fazer um omelete, aquele desfecho, e eu. ainda vou ter de fazer ovos mexidos. Normalmente, <risos> o meu processo é assim: um, um, a quantidade de informação, de estratégias e de paixão que vocês depositam a é? falar de, de oh, gastronomia gente. é verdadeiramente fascinante. Tenho que dizer, digam-me, não, não sei se o pior, a pior comida que é para vocês, a gente tem aquela comida que o caldeirinha meter na boca é a água de rosa, fã. não é? Não, mas isso é água de rosa, é isso? A pior coisa é que tu me. Pai, eu acho que gosto... Lara comer laranja crua... comer uh, laranja crua... comer laranja, a fruta, certo. Uh, não consigo. E tangerinas? Adoro. Ah, ok. É... Mais que <risos> uh, <risos> Eu uh, como a laranja e o meu corpo todo... Okay. mas adoro sumo de laranja, gelados de laranja, bolos de laranja... É comer certo. a laranja... E tu, Chico? É queijo, queijo com, com sabor e cheiro intenso. Um curto de queijo? Quer dizer, agora, não, é, é, eu vou confessar-vos aqui uma coisa Toda a minha vida detestei, aliás tenho uma história engraçada que fui com, com os meus pais e com a minha irmã à Suíça quando éramos pequeninos e entrámos num sítio onde havia o fondue de queijo Pois, muito intenso gente. Muito intenso, aquilo dava para barrar basicamente pegavas numa, numa faca, barravas no ar e passavas queijo no pão aquilo era super intenso, a minha irmã até meteu pão dentro do nariz para não ter que cheirar aquilo <risos> Muito, <risos> muito, muito intenso. Pronto, e, e crescia não gostar de queijo, exceto o mozzarella ou o cheddar derretido, ou a, aquela simulação de queijo que tem no McDonald's. E o. Só que, recentemente, a minha terapeuta disse assim Francisco, vamos colocar-nos em posições de desconforto voluntário. O que é que tu não gostas de comer? É só queijo. Então comecei a comer algum queijo mais intenso. E agora começo a gostar de queijo. Eu sim, gosto de tudo. O problema é esse, é a adaptabilidade. Portanto, seria queijo? Já não. A aconteceu -me precisamente a mesma coisa com os queijos. Uh, só, só gostava dos queijos mais, mais suaves. Até que um dia me apresentaram, uh, me conseguiram convencer a eu experimentar um queijo azul espanhol uh, chamado. Cabrales. Cabrales. Queijo e, de cabra? Uh, por acaso não sei. Ok. Eu também não Mas sei. Mas é um queijo azul mesmo. Olha, aquilo é. tem. Tantas, aquilo parece no meio parece areia. Sim, eu estava mesmo a lembrar-me da sensação de tu trincares, de, parece que é tipo pérolas de sal, não é? Yeah, é mesmo tipo, e eu amei aquilo. Okay. Então, é, é usado queijo, leite, vaca, ovelha e cabra. Eu não sou Ou apenas o É mesmo <risos> muito bom, mesmo, e é mesmo muito forte, é um queijo azul muito forte. E eu a partir daí expus-me a... Uh, experimentar queijos e aprender mais sobre queijos e consegui perceber que não gosto de queijos maioritariamente os de pasta mole das os favoritos uh, os por exemplo, o queijo da serra eu não gosto queijo da serra é aquele mais amanteigado porque se for um queijo da serra mais curado eu gosto, o que eu não gosto é das notas de amoníaco no queijo é um sol e um si. <risos> ou seja, os, o, o, as cascas do brie... Okay. Uh, que tem mais amoníaco ou é um. Não ah, tem amo... ah, não Não, ah, okay. tá, quando eu digo notas de amoníaco, quer dizer que o, dentro dos perfis de sabor e da, do perfil de sabor daquele queijo uhum. há um, um perfil de amoníaco. Certo. Ou seja, não quer dizer que tenha amoníaco. É a mesma coisa que quando estás a descrever um, vi, um vinho, diz que tem. Que tem uh, amoras no nariz uhum. o, o vinho não é feito com amoras, tem certo. compostos aromáticos que te fazem lembrar as não é referencial isso, isso até é, é uma ligação interessante uma pergunta que eu tenho para vos fazer que é relativamente, já foi aqui falado sobre o referencial e sobre o treino do paladar, para poder dar essa descrição ou para ter um gosto um pouco mais refinado exatamente porque como eu dizia antes eu sou uma trituradora, sempre comi praticamente tudo Uh, e sempre os sabores sempre, quase todos sempre me fascinaram e sempre gostei deles, agora nunca me preocupei e continuo a não me preocupar em descrevê-los, em conhecê-los, etc como é, que, como é que se faz esse processo, imagino que vocês o tenham feito de forma mais ou menos consciente isso se não o foi, partilhem e como é que vocês descreveriam um, o paladar em termos, nesses termos uh, sistemáticos praticamente da, da população portuguesa em geral para quem nos está a ouvir, possa se calhar identificar-se. Ah, eu queria ganhar um pouco mais de paladar. Não sei essa se questão se calhar, mas para o Tiago não tenho. Fumem não... uns Bartolos. Acho que... <risos> acho, que... acho, que... Este, acho não... que não fuma está sempre a falar de droga. Não, Isto é um inconseguimento. Mas que um <risos> eu, eu, estou a dizer alguma mentira? Estou a dizer alguma mentira, Francisco? Não, João Paulo. Então pronto. <risos> tu só dizes verdade. É <risos> só dizer uma jornalista encarteirado. É que, um que, que <risos> Eu uh, acho que. O importante é, é nós expormos nos aos sabores okay. mas também expormos nos ao conhecimento escrito sobre isso porque não adianta, não, ou seja, por muitos vinhos que eu bebo e que ponho assim no nariz, se eu não uh, criar uma ligação, se eu não criar sinapses no meu, no meu cérebro que digam aqui há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 E é só, só fazer uma espécie de, de, de parênteses para isto que, que o Tiago está a dizer: é. que é um, a forma como nós nos relacionamos com a gastronomia uh, é a de qualquer pessoa que tem interesse genuíno, e curiosidade e vontade de aprofundar mais e mais, mais e mais sobre determinada área. No nosso caso, acontece ser. Com as áreas da música, do teatro, da arte, da literatura e da, da gastronomia, entre outras coisas que não me surgem agora. E como temos genuíno interesse em. era isso, é mais fácil. Fa... Porque imagina, eu gosto, agora adoro comer, mas eu não quero saber como é que chamava o ao porco, percebes? Claro, claro, <risos> nem, do, nem de onde é que ele vem, nem porque é que se chama Porco Ibérico, porque, se, porque é que se chama também Porco Preto, porque é que. Uh, que, que de que formas é que se produzem, de que formas é que se cozinham, porém, ficámos aqui só a falar sobre isso, não é? Então, o que nós fazemos, por exemplo, quando estamos a comer, na maior parte das vezes, é fazê-lo de forma consciente e genuinamente procurarmos estar presentes, não é? Se olharmos para a forma como se organiza a percepção do paladar, não é? Temos o doce, temos o salgado, temos o amargo, temos o... Um, o, ácido. A, o ácido e temos um umami umami, pois é então o que nós procuramos fazer o que é um já agora já lá vamos, o que, <risos> o que nós procuramos fazer é estar de forma consciente uh, claro que não fazemos isto no dia a dia né? às vezes faço o almoço e tipo arroz e brócolos, pronto vou fazer mais qualquer coisa e o almoço vai ser arroz e brócolos e mais qualquer coisa uh, e, e isto não é um exercício de, de investimento na nossa cultura gastronómica, na discussão e na descoberta, mas a maior parte das vezes quando temos que comer é, e quando temos que pensar no que vamos comer também, porque isso depois uma coisa leva à outra e passa a ser a forma como nos relacionamos com, com a comida e com as escolhas que, que fazemos. Um, eu não sei bem, uh, não, acho que não passei tempo suficiente a pensar, a ler e a estudar sobre como é que é uh, a literacia gastronómica das pessoas em Portugal, uh, nem dos últimos anos, nem com as influências todas dos processos de migração que temos uh, e que sei que obviamente está a mudar muito porque temos cada vez mais influência de outros tipos de, de cozinhas, uh, mas, mas é uma coisa que me interessa muito Mas sempre é tivemos, não é? Se pensares bem... Tipo, Sim, mas apesar de... mas a... A pesar, a, a pesar disso quer no passado, quer no presente, o palato dos, dos da maior parte dos portugueses é preconceituoso. Porque uh, estabelece um léxico e um, um... vocabulário gastronómico demasiado limitado. Ou seja, só há aquilo que é comum. Bota azeite. Uh, e, e, e se te aparecerem com coisas tipo... Essa ideia do peixe cru, que tanta gente tem repulsa ao sushi por ser peixe cru... Não, não é, tota que é que queres? Eu não gosto, eu eu só não, eu a repulsa, ter repulsa e não querer experimentar, isso é ter repulsa, não é? Não, não, não é só não, é, não é <risos> que querer experimentar, é eu não gostar. É tu, mas eu, só, eu tenho culpa. Não, não <risos> tens desculpa Não, não, não tens desculpa. Te desculpa. Te desculpa A primeira vez é que, que eu comi entre gostos, adorei! Não tens culpa, não tens é. culpa! Te gosto é. de frito! Aprendi a gostar de frito! Mas por obrigação! Porque eu tinha, que ir, tinha que ir ao sushi, então tinha que comer. Eu era panados, mas também ao sushi comer panados não faz sentido, não é? Para aqueles panadinhos! Estás a ver? Então o, o sushi. Mas eu acho que o frito... mesmo tem a ver com uma questão de referências, que é isto que ele tem Então diz, diz, desculpa, dizer. meu querido! Tem a ver. Tem a ver uh, uh com uh, uh, aquilo para ti não fazer sentido e as, uh, uh, as pessoas acharem que só o que elas conhecem é que é comestível e só assim é que se come Posso só dizer isto? Eu como muito com os olhos, estás a ver? Esteticamente o sushi é apelativo para mim como é servido estás a ver? Eu olho para aquilo e penso isto é bom se, se eu não soubesse imagina é daquelas coisas que eu pegava e metia à boca, estás a ver? Ou seja, eu não, eu não olho para o sushi e penso isto é peixe. Não, eu olho e digo isto, parece ser bom. Claro, mas então não, mas não entras não é, nesse caso. Nesse mas não, caso não é bom, não me sabe bem. Então, não, entras, não entras nesse caso das pessoas que têm um, um preconceito. Que para mim. Não, não entras nesse Precisas de a questão. Preciso... <risos> sim, sim. Não entras nesse caso das pessoas que têm um preconceito. Mas, por exemplo, existe eu acho que aqui em Gondomar já ouvi falar que existe uma tradição de se comer perninhas de rã certo aqui não sei mas existe sim pronto mas há muitas pessoas que não conseguem perceber que nós comemos certos animais e não comemos outro na outra parte do mundo há animais que são comidos e que não comem os que nós comemos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 à sexualidade o preconceito para com a homossexualidade está patente e é representado através do e beijar um gajo que nojo uhum. quando simplesmente podia ser só transmitido às pessoas de que beijar alguém do mesmo sexo não é nojento podes simplesmente não ter vontade de está é tudo bem. Só? É diferente. Podes ter, não ter vontade de comer... <risos> hum, sei lá... Hum, patas de rã. Patas de rã. E isso não, não, não passa a ser nojento. Podes experimentar não gostar. Ok. Podes, por Mas exemplo... Mas não vais, tipo, experimentar meio a, a medo? Não, acho que não. Imagina, é a primeira vez com Pô, que eu comi caracóis. Olha, comer é testículos. Há culturas em que os testículos são altamente valorizados. Há, há, há, há culturas asiáticas onde comem os, os ovos de mil anos. Ovos de mil anos? O que é isso? Ovo. São ovos que ficam a fermentar uh, debaixo da terra durante... Uh, não sei se é debaixo da terra... Ficam a fermentar durante muito tempo. Okay. fica com um cheiro mesmo um de cheiro ribo, boa, Ficam né? verdes, uhum. com, a, com a gema absolutamente cremosa. E são cenas que naquela cultura são consideradas um... uma iguaria. uma iguaria. Por exemplo, os ovos com os embriões lá dentro. Uhum. O Dark Sun já foi uh, convidado a, a comer isso e disse que foi das piores experiências. Que... Mas é pôs posto nesse, claro. nesse nesse nesse lugar de experimentar e eu acho, eu acho que o mais típico desse exemplo que estás a dar é o, é o repúdio em comer insetos. Tudo o que seja fora daquilo que foi culturalmente instituído vai soar sempre estranho e desafiante, um um não é? Nós temos um pouco isso e, e nós absorvemos algumas características, até por causa de todo o processo colonial e de mixis que houve. É que, pelo menos isto é a minha impressão, eu também nunca li sobre isto, mas é a minha impressão muito clara. Nós somos considerados muito estranhos na Europa pela quantidade de arroz que comemos. Os portugueses? Sim. É, nós somos arrozeiros. Somos. Nós comemos, comemos imenso arroz e em Espanha não se come arroz. Em França não se come arroz como nós comemos. e nós in, Há coisas que são lá está, institu, instituídas na nossa sociedade é como uma prática comum e que não nos são estranhas e, e parece que, eu não sei se é tanto ao nojo, mas é sempre uma repulsa. Uhum. É sempre eu um estava também a falar e acho que não sei, se queres, não sei se faz muito sentido isto, mas é a mesma coisa que comer cão. Por exemplo? Talvez não é seja. Eu... Porque... É uma barreira ética. É ética para nós. Para nós, nós, ligamos sim, sim, sim, ao. Sim, ao... Mas, não, ao mas em que é que diferencia comer cão de, de comer, de comer coelho? E porco. É? é só porque estamos a associar que essa barreira ética. Uh, para nós é mais valioso. Ligada à questão do, do animal que é doméstico. Ah, mas um coelho é, também é um animal é, doméstico. É diferente, é diferente, é diferente. O, o coelho okay. que tu tens como animal doméstico. Olha a Cássia. Uh, <risos> não vai ser o coelho que tu vais, que tu vais levar ao forno. Certo. Não é? Sim, mas eu, Imagina. Eu, para adoro animais, sempre tive cães. Uh, e, pá, eu nunca comia os meus cães, obviamente. Se eu estivesse num país em que se comesse cão, estás a ver? E eu tendo a noção de como, é como, é como, é como é que a carne de porco é, é não chega ao prato, tipo, eu não, não iria, se calhar podia não comer na altura, estás a ver? por pá, só, só tanto à frente é que um gajo vai saber se vai comer ou não, okay. mas se calhar eu comeria, estás a ver? Tipo, uhum. num, se eu estivesse num país em que viesse tipo, um guisado de carne e batata e molho, eu, que se calhar comia, tipo, qual é a diferença de como é que este cão ou comer o porco como em Portugal estás a ver? Eu, acho, eu acho importante a, a agora ser, moralmente há falaste na cena do porco, eu acho importante por exemplo nós irmos no caminho de comer menos uh, produtos de origem animal mas acho mesmo mais importante ainda de certa forma forçarmos Uh, a apresentação de como é que as coisas chegam ao nosso prato a matança do porco é uma coisa muito importante e, um, e é um ritual que depois de veres uma matança do porco provavelmente vais consumir carne de uma forma diferente quando assistes a essa matança do porco de que tu estás a falar porque é a nossa cultura claro, claro. É... mas Para... aquilo que a maior parte das pessoas tem acesso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 desconstruirmos a ideia capitalista de que devemos e podemos comer tudo a toda a hora. Mas eu acho que a forma como tu matas o porco, de forma, pelo menos, eu lembro-me de ver a minha avó que tinha porcos na altura era no, no vinho, e a forma como tu matas, não sei se obviamente é em todos os matadores, mas há uma forma muito mais... Tipo, é um tiro, estás a ver? Os porcos estão todos em filinha, levam um tiro, morrem. E a forma como a minha avó dizia, e, e, e, e ainda hoje em dia se faz assim, a minha avó já não faz isso, né? mas o que se fazia era, tipo, degolar o porco. Estava o porco, degulava-se o porco e deixava-se o porco, tipo, sangrar até à morte Sim, mas diziam que a só carne pela... ficava melhor. Mas não, era só, mas, mas, não, mas não é só pela forma de isso o matar. Isso é mais não é? Não é só, humano, não é, não é só assim. pela forma de o matar, é também pelo que representa o ato em si, que é depois da matança do porco. Aproveita-se tudo. Numa não num, num, num, num modelo em que se trabalha numa escala tão grande, faz-se porco e mete-se uh, porco, uh, partes do porco ao lixo para fazer farinhas, Sim. e só se aproveitam os lombos, as costuretas e etc. Tipo, eu acho que se deve ir num caminho de produzir e vender muito, muito, muito menos e aproveitar muito, muito, muito mais por uma questão de respeito pela vida dos animais uhum. e também por uma questão de de, de mercado que é, tipo, ninguém te poderá dizer tipo eu estou precisado a dizer que concordo é 100% o que estás a dizer, mas ninguém te poderá dizer se tens respeito pela vida do animal então não mates o animal claro, claro é? tipo, percebo, se, é vai, por, vai, se vais e... pela questão do respeito pelo animal, então não mates o animal porque... o animal já está morto a mas, vida mas, do animal já perdeu ali é só e... restos, eu só carne os, os, uh, e não há mesmo uma, desculpa, não há mesmo uma resposta certa e outra errada. Uhum. A mesma forma como tu vês e te relacionas com o mundo, tu podes sentir que matar um animal uh, dessa forma, para esse efeito, de forma consciente, sustentável, uh, económica e socialmente enraizado, não é que faz parte de uma estrutura e de um modelo de sociedade e de comunidade, uh, em que somos todos um e isso, e isso também faz parte da narrativa do porco acabar por eventualmente ser morto para alimentar uh, famílias durante meses, tu podes acreditar que isso é respeitar o animal. Certo. Como podes acreditar que a única forma de respeitar um animal é sustentá-lo, alimentá-lo até ele eventualmente e, e, e cuidá-lo e até ele eventualmente morrer. Aí provavelmente não vais poder comer se ele morre de doença ou de velhice provavelmente ele não, não vai ser bom para a saúde não, é? não vais poder comê-lo mas, mas é super válido e respeito mesmo muito qualquer, qualquer que seja o paradigma de cada pessoa a olhar para esta situação porque é uma situação muito fácil de polarizar é uma situação mesmo mesmo mesmo mesmo sensível porque estamos a lidar com os seres cientes eu acho que eu acho que não se deve não eu acho que se deve fugir da massificação de produção de animais para abate e eu acho que o, os animais para consumo e, e, e, e, para serem consumidos por pessoas deviam estar inseridos num ecossistema hum, ou seja é sim. natural se é caçado é? E ser caçados? Não, ser queridos. caçados não, serem serem não, eu, sou muito, eu sou muito a favor disso. O meu maior contente é domesticação. Não é possível, não é impossível, é impossível. Porque é, que é, é impossível no sentido em Nós que temos... económico para as empresas fazem isso. Tipo que... Claro, porque é o interesse, não mas, não, pois é, mas, mas o interesse não é servir as empresas, o interesse é servir o planeta. E se tu espalhares animais. Pelo nosso território, esses animais vão fazer com que a própria terra tenha uma qualidade muito maior. E nessa terra vais poder plantar coisas que vão sair de uma forma muito mais nutritiva. Vais ter animais nutritivo. à solta e plantar coisas. Que os animais... Pois não, não vais, a para não vais ter à solta. Não vais ter à solta, vais ter um sistema okay. de agropecuária pensado. Certo, mas mas, não é, é uma ideia de Tiago Lessa ou é algo que... É uma coisa que, que já se faz, de olha, a, a Quinta da Arminho, em Mangual, de Viseu, uh, é um projeto de duas pessoas da nossa uh, faixa etária, talvez um pouco uh, mais velhos, mas por aqui, que fazem um projeto de agricultura uh, e pecuária sustentável e que eles foram descobrindo um bocado também a pulso, não é? à medida que foram tendo dúvidas e problemas e questões para resolver e a, a necessidade de ter porcos dentro da quinta a, o facto de eles terem porcos dentro da quinta foi fruto de uma necessidade não foi, ah, vamos ter o nosso porquinho é, foi mesmo uma necessidade para, pá, não sei questões, te, questões técnicas, que não é a minha área de domínio, uh, mas convido toda a gente a poderem, uh, poder conhecê-los e também a fazer perguntas e a tirar dúvidas, ou até visitar a quinta que eu acho que eles às vezes permitem, uh, ou até voluntariarem-se, por exemplo, há muitas alturas em que eles aceitam pessoas voluntárias para conhecerem o projeto e fazerem, sei lá, a Penha do Mirtilo e outras coisas do género, uh, mas sei que eles têm um, um projeto em Portugal, como outras pessoas, que estão à procura dessas soluções de agricultura de subsistência, de agricultura agropecuária sustentável, de mudar a forma. Mas tu não achas que isso funciona, funciona bem em grupos pequenos de pessoas? E não numa sociedade que temos que alimentar 10 milhões de bocas? Tipo, não, não, não, não, não, porque o, o temos mercado, o mercado é muito maior. O mercado, o, mercado tem um, o mercado produz mais do que aquilo que é necessário. Se nós fizermos um degrowth, que acho que é o caminho, Sim. se começarmos a, a produzir menos e a consumir é. menos, acho que, vamos cons acho que podemos conseguir chegar a, a, a modelos onde a produção de animais para consumo está ligado a um ecossistema de uma forma sustentável. Eu, eu percebo o que estás a dizer, acho que... Mesmo... É, sim, sim. em escala claro, é, é, é difícil utopia, redesenhar a não é? escala claro, claro, que... sim. Agora, obviamente se tu mas, conseguires mas há, pá, não, mas é um bom 500 mil aqui, pessoas é um a, a, passar a alimentar-se assim estás a ver? mas nós estamos aqui para a fundo na utopia sim, é, lá, já sim, não é um é prega... exercício <risos> <não> <risos> mas é, se 200 mil, 300 mil pessoas alimentarem-se assim já é uma quebra muito grande já é uma ajuda influencia à volta, claro que sim agora, não sei não sei, porque tu também lá está tu tens acho que no que toca à alimentação, tu tens que fazer uma educação não chata que o problema de educar as pessoas é que é sempre chato para caralho, as pessoas não querem Sim. Tens que arranjar uma forma de conseguir chegar às pessoas Tens que tornar apelativo, essa é que é a dificuldade Sim, mas é isso, chegar às pessoas e dizer tipo, pá, porque o comodismo Isto é comodismo, não passa disso, é a gente chegar a pegar, comer, comprar é, barato Eu quero comer tomar de coração, de boa em dezembro Porquê? Porque... podem vir da Nova Zelândia não, não. Claro não. Claro. mas é mas é isso ou seja, tu também é difícil é difícil eu acho que é difícil tu é, pode, é, pode ser pode ser possível obviamente não mas uma porcentagem mas é uma reeducação que é necessária tipo não podemos ter tudo. Não, everything, everywhere, all at once. Não podemos ter tudo. A ganda Não podemos ter já tudo. É que a filme, é, já, já, já é a ganda filma, afinal? É, já é. É a ganda Não, eu tinha dito que era a, a filma. Eu sei que sim, eu sei que sim, tá. Uh, não podemos ter tudo ao mesmo tempo, uh, a, a, a, toda, a, toda, a toda altura, não yeah. podemos. Sim. É, é isso, mas no... Agora vem aí a época da ervilha torta. Como só a ervilha torta, meu. É com... a ervilha de quebrar, não é? Vai até, até acabar, ah, faz tudo. Pois, mas nós já não estamos habituados a isso, e com aquilo que, no, que a generalidade da população. Associar a natureza humana é contrariar um a ecossistema. Natureza. Exatamente, a questão plantar e é muito, a partir do momento em que fazes, em que crias uma ferramenta é, em que domesticas um animal. Em é casa, que as, é, as, é, as, é, as, as, as coro a em casa. O corolário natural. Água de, quente na torneira. É que <risos> Exato, como é que era? O corolário natural do, do fundamentalismo vegan que até já, já nos veio aqui bater à porta, é deixa de ter animais de estimação porque estás a influir Essa sobre é a reta vidas final, não é? eu acho uhum. que é mas, mas se for seguir eu também não exijo ninguém que siga que mas, mas, mas eu mas eu, eu acho que esse também é uma coisa importante apesar de, estar a, de, de eu achar que devemos comer animais acho que ter animais de estimação principalmente da forma que se tem hoje em dia é mesmo desperdício de recursos porque eu tenho... Ei, olha essa, olha... Eu tenho... Não, não, eu vou Eu vou estar a minha chave, vai eu o grato, eu vai dizer isso ah, na frente rato. do gato. Olha, às <risos> vezes eu... Às vezes, vezes eu abro <risos> o Facebook... Às <risos> vezes abro o Facebook é e desprevia. vejo... Olha, por exemplo, abro o Facebook vejo um post... Eu vou perder a minha melhor amiga. Vejo um post da, vejo um post daquele, daquele grupo... Ruíra? Não, não, não. Não vou falar desses. Daquele. um <risos> pouco. Daquele. Do, do, do, daquele piada pessoal do paleo. Da dieta. Paleo. Sim. Ok. Pessoal a fazer alimentação pós-cães, tipo, bro, uma quantidade de comida que dava para alimentar uma família durante duas semanas. Mas os animais também são parte da família, Tiago. Pois, eu acho que isso é preciso uma reeducação. E olha, que eu acho que, eu, eu percebo o que estás a dizer, eu percebo, acho que há muita a hoje em dia, <risos> tá bué, eu acho que isso deve é ser mimar, é, mimar, mas é das merdas estás das merdas, acho, acho isso. Porém, eu compreendo que para muita gente, mano, uh, para um animal, eu não, eu não consigo fazer isso, eu não olho para um animal de estimação e penso é como se fosse uma pessoa, é não, é um, está ali, estás a ver? Um, mas eu compreendo que para muita gente que quer dar tudo, Há ah, quem faça é. festa dá-nos aos cães e aos gatos. Mas eu acho que a regra é muito simples. Deixa a porta de casa aberta. Se o animal sair, é a vontade dele. Se eu voltar é a vontade de Deus Respeita a vontade Se está perdido, não. se tem fome, se tem frio, se foi atropelado, se está, se está ferido Temos que, Queremos respeitar a vida ou não, o sofrimento e a morte fazem parte disso Não, não fazia isso, Bom, eu percebi, não, não vou abrir a porta percebo. Não vou abrir a porta Claro que, que não eu Também é um a tirar o gato da ok, minha casa Eu, ca, eu, eu os pneus do carro Eu em casa dos meus pais também tinha ataques ah, a porta está aberta ao bicho da por cima é aquele bicho exatamente que ficava perdido pois não sabia voltar para casa aquele tolo daquele cão de qualquer maneira mas eu percebo, assim, é o a último, é tipo é, eu, sim, abre é, a porta é, e, e deixa eu ir abre a porta Abra e a deixa eu ir e... ah, Bruno, só eu vou dizer todo. uma coisa, era só, era só procura-se na, na, claro nos postos sim, não mas isto já tem que ser uma, uma ação concertada mas já que estamos aqui a falar de ações concertadas e sistemas planetários e cenários hipotéticos, eu tenho um para vocês como vocês devem saber, que são pessoas informadas, nós mais cedo ou mais tarde vamos ser invadidos por uma espécie alienígena com intenções defastas. Essa espécie alienígena uh, vê, acha muito engraçada a organização do nosso planeta. Por países, guerras, pá, seres que não se dão bem entre si, que, têm, que são da mesma espécie. É uma coisa que é muito estranha para eles. E são é uma espécie muito competitiva. Porque eles são todos amigos, queres ver? Sim, são, <risos> E portanto, o que é que acontece? Eles decidem fazer uma competição. Uma competição, como já devem imaginar, gastronómica. Nós temos Olha que o exist... Rose no Dragon Ball. Olha, exatamente, se calhar é daí que vem esta inspiração, eu não me lembro, mas é, é exatamente nesse sentido. Nós temos que garantir, ou melhor, dar a maior hipótese de Portugal para sobreviver ah. à Pronto chacina mundial. Portugal tem que sobreviver perante todos os outros países Isto aqui, ó, oh, é, é Portugal o tipo Royal Rumble é pegas, é pegas na gastronomia portuguesa Os alienígenas vão provar E no final vão decidir Qual é o país que ganha Que sobrevive Ok, 711, 711, 711 Ok? Não é não Portanto, não é não, têm dentes, não têm dentes, isso conta tudo. É, é, é o seguinte, Nunca me... se quiseres, eu, eu, eu, se não, não, não, eu vou, eu vou, dar, tá, eu eu tenho vou... dentes, dente. podem comer cá. Eu dou outra explica a... um explicação científica para isto, são seres que são altamente desenvolvidos e conseguem manipular a própria estrutura molecular. Eles não comem necessariamente como nós, por isso acham fascinante o ato de nós comermos, digerirmos e, de, e, e é. defecarmos. Portanto o que eles vão fazer é alterar a sua estrutura molecular para ser igualzinha à nossa, sentirem os sabores como nós os sentimos, digerirem os alimentos e depois defecá-los. Portanto, se lhe que caganeira, eles também podem não gostar disso. Chile cancela o Foste tu que tiveste esta ideia. Sim. Isto é o um estúdio. Okay. Portanto, ah, é, uh, temos que montar uma refeição, aqui os quatro. Mas é uma sim. refeição tipo, um, imagina a entrada, é isso que eu vou. É o como vino, quisermos, é como quisermos é, é, é o que quisermos. Pode não é um prédio existente? Oh, nós temos que contar, nós temos que dar uma experiência a para sobrevivermos. Em competição com outros países em do não, mundo. outros países do mundo. Então eles vão infartá-los Pisa. Não. Se calhar é isso era que que nós pensámos. Se eu, calhar com um, uma feijoada tras montanhas, então eu, eu acho que simplificava. Eu, eu acho que ia por uma, uma mariscada mesmo daquelas... Mariscada. Tisões. Eu Imagina. acho que tinha que ser uma sim, cena... Não, eu, eu, eu, eu, assim, vamos concordar aqui no conceito geral vá Mariscada sim. é uma hipótese. Eu acho que tinha, eu acho que em... mesmo que devia ser uma cena one by one shot, estás a ver? A, a, a, a, a, a, um, the perfect bite, a dentada perfeita Bacon com chocolate Não, acho que tinhas que conseguir agora pegando, um pegando na resposta que não, que não chegámos a dar a bocado dos, dos, dos cinco sabores presentes no nosso... o no no, umami. No, umami. umami No nosso paladar, acho que devíamos pensar em sabores, uh, aromas, texturas uh, das proteínas aos vegetais, aos aromáticos etc às especiarias que fossem mesmo uma identidade tuga e construir um perfect bite Shhh, com cor, então forma, fazer... textura, sabor que tivesse uma, um equilíbrio ótimo entre cor, forma e textura e que dentro do sabor fosse mesmo, tivesse, então... que conseguisse ter esses elementos todos presentes. Então vamos fazer assim, cada um vai dizer um Sim. alimento Shhh. ou uma cena, estás a ver que tu podes não, que podes num, Só te é, ganha a ser a última. Numa dentada, tu provas <risos> o alimento todo. Eu tenho um. Hey man, eles, Eu tenho os um. americanos metem as formas. Ah, ah não é? Né? <risos> Uma dentada, o alimento todo. Mas, ok, sim. mas vamos ter. Não é? Um claro. Mas tipo, é, é, é. Com, aqui... não podes dizer tipo, sei lá. Uh, lá está, tipo arroz de pato. ver? Vá, bora, te comes, o arroz, comes o arroz, depois comes o chouriço. Não, estás a meter várias coisas à boca. estás a ver? Sim, é tipo pensar numa qualidade. Eu vou para. Eu acho que é forte, é forte. a Ok, a mesma. A mesmo temos... da parte da Estás a ver, tens o... Ok. Eu ando avor, tens a, tens a textura. tens a textura, estás a ver, mas comes a. Como... Mas eles podem. Eles, são... eles sabem que não vão comer nem a casca. Sim, é. <risos> é. Não, tu não, lá está. Não... Tu podes desconstruir, não precisas dar a mesma na casca. A mesma pode ser um elemento do prato que nós vamos oferecer. Eu ia com a mesma. Ok, eu... é fácil Textura. Nós somos um pouco pescador, perto do mar. Sim, sim. E daí a mariscada para ser uma ótima E nós ideia. estamos aí com uma premissa uh, falaciosa, que é, se nós vamos representar a nossa gastronomia, representá-la com uma criação de alta gastronomia que junte várias coisas, não é fiel à nossa identidade. Exato. Mas eles mas não sabem, não, se não sabe isso. Não, não, não, não, não, não, não, Mas é, é eu, eu acho, então peraí. Mas assim pera vai ganhar a Itália? Não, não. não, não. Pois, pois. Vai ganhar a Coreia? Deixa, deixa pensar uh, então, vai. deixa pensar então. Eu acho que tem que é, ser sim, uma coisa... Eles, então... eles depois vão ao Google e vão ver quantos itens é que há para esse, para esse prato na, na nossa gastronomia. para Exatamente para assegurar essa, essa fiabilidade. Caramba, Depois, posso, posso, posso, posso posso usar ferramentas digitais agora sim. claro que sim eu vou te propor algo é que eu você. acho que é importante para a entrada ok que é uma coisa que em Portugal nós não valorizamos o suficiente o um mulete com manteiga N não é bem. mas também pode ser importante é o o risol o bom risol rechonchudo cheio com o um sabor no ponto acho que um rissol, um ri. de ameijos abulhampado isso existe não, inventas. Se Tu quiseres existe. Não, mas Pô. tem que ser uma coisa que ah, já é. é, é ah, tá bem. Bem. O rissol, mas o risol é. Não, uma, mas é aquele risol é um de carne, é o que O enunciado. Aquele o risol de, um carne. É aquele de carne. Mas O risol é um pode um entrar como entrada. Vai bem o risol, o risol. E um croquete. um risol um croquete e um bolinho, para calhar. E um gloss cake de serra. Não sei, o croquete acho que devia ser o croquete crispy por fora, cremoso por dentro e davas o risol de camarão. E risol de camarão é muito arriscado. Sabes que o risol com chocolate já provei muito bom. É, o risol de Câmara eu acho não, que é arriscado, é. Um pouco, não é, mas, pronto, falar, não é mas pronto, sim. <risos> mas ok, podemos concordar aqui no risol. Vamos mas com o comemos. Claro, se é. nós formos assim mesmo eu... atrás disso, então vamos quê? Para um prato de polvo? Batalhau? eu, acho, eu acho que a ideia do marisco é muito boa e eu vou dizer porque na minha singela opinião. Não, é porque ninguém tem noção em termos mundiais, do quão bom é o marisco português. Certamente muita gente ia, ia lá meter marisco que não era da mesma qualidade, eu vou dizer isto, na minha experiência é absolutamente enviesada. Há uns anos atrás, eu estava uh, numa estrada, numa estradeca qualquer, uh, na Nova Zelândia um bocado flex isto, mas é, é facto e passei por um passei por um, uma barraca ao lado era a estrada uh, passeio, ro rochedo mar, passei por uma barraca que dizia Uh, o melhor marisco do mundo, o World's Best Seafood uma pesquisa rápida no Google, vamos nos a concluir de facto é que já tinha ganho muitos prémios aquela barraquinha, apanhava lá o marisco, comia-se logo ali hum. era uma merda! <risos> eu que... Não, era uma merda e portanto, se nós metemos o nosso marisco já ganhamos a toda a gente que meter, acho hum. eu okay, okay. Aí ó oh, depois, depois chega um bacano qualquer de um país qualquer à beira do mar e que de repente naquele ano tinha, e não é bem assim se calhar estás habituado àquele sabor? O que, o que eu que acho que, te, acho, que tamo, acho que temos que pensar mesmo em coisas que nós acreditamos, que vão representar mesmo bem a nossa identidade, mas que também são potenciais vencedoras, por isso tem que ser coisas que são golosas, que têm que ter um elemento mas, trocante. Bom. Hum, okay. pois para a sobremesa se calhar é boa ideia, é, é, não é? Porque tá no porque é o que está ah, é no o, topo o, do, ah, do ah, Taste Atlas. Yeah. É qual? É a do de pastela de Belém. pastel de Belém. Yeah. Ok, e a nata é. em segundo. Ok, sobremesa, pastel de mas concordo, o concordo, concordo. Uma nata, porque eu sou muito E uma natinha do céu. Mas a nata de cabelo. Ai, natas do céu. Mas <risos> a nata do céu <risos> <E uma risos> do restaurante. Mas então, o que é que achas de prato principal? Acho que deveríamos ter um prato de peixe e um prato em termos carne. de Em termos, de, em termos de, de ranking, best traditional food in the world, dos Taste Atlas Awards 2022, em terceiro lugar, estão as amejas à -pato. Ah, olha. pronto Acho que é da aplicar. O, em primeiro lugar está o kare, japonês. Em segundo lugar, picanha. Que é portuguesa também. <risos> Não é, é. não é, não é, não é, lamento, <risos> amigos, deixa-me ver o que é que tem mais aqui, Portugal, é, parece-me mais não coisas. não responda, não responda que passas, é só não dizer nada. Não, não tens... Olha, em décimo é, terceiro, as gambas também. à l'arrilho, que é tipo merda. <risos> merda. Oh, merda. As gambas estás... à rilho é tipo merda? Não, não, eu, é mais é simples, é, é eficaz, a... eu percebo ah, porque é que está nesse lugar. Eu proponho o risol de carne, a meio para pato. Eu ia, mas plumas de porco, não ia, uma questão justiça pluma, pluma, poética. Pluma, pluma, e pluma, carne de porca alentejana em 20 E eu ia nessa, eu ia não. para a carne de porca alentejana. Depois por da, da conversa que mesmo. tivemos almoço, Carne de porca alentejana é uma, é, uma, é, uma, é uma construção uh, turística. E é uma comida mas barata. Existe mas existe isso no, no Alentejo, só que não se chama carne de porca alentejana. Mas se chama carne com ameijos. Mas a carne de porca alentejana... Man, é eu uma acho cena barata. Ó Castro, eu Tás agora tenho que te mandar aqui uma farpa. Eu acho que tu não gostas assim tanto carne porca alentejana. Nós é que enquanto grupo de amigos tínhamos o habit ir a um restaurante que era efetivamente uma cagada e o único prato de jeito era é, carne porca alentejana. É e, e portanto, me... ganhava Rejoins. os boas. Eu adoro rojoões, meu irmão. Rojões. Toda a gente gosta de rojoões. Eu acho que o caminho... Eu estou confortável com o risco o camarão mesa de pato. camarão okay. eu não estou confortável não não camarão não rissol de carne. eu não estou ah, confortável desculpa, com riso de, de camarão riso de car okay. riso de car riso de car okay. riso de car riso de car pluma de car riso de car riso de car riso de car riso de car riso de car riso de car riso de a riso de car riso de car riso de car riso de car na, acho... Uma birra, corre só. É imperial. <risos> Queres correr a escorrer ainda do copo? Estás a ver? Depois um não, vigo, não, um vídeo do lançar é momentos, o cr Não, mas eu acho que para Vim para Vim amejos, eu acho que se vamos para as anejas. Eu acho que se vamos para as nós tínhamos que ir assim para um ácido, para um alvarinho. Está ou... é ah, o Anselmo Menos, o CR7 do Alvarinho e do vinho ver. tá é ver. verde. Ver. Um tinto para e bem, vamos para os los bêbados, né? E um bagaço é? pô! O que é evidente. Olha, isto não faz. Mas eu não, ia, mas eu não, ia, mas eu não ia para um tinto clichê. Ia se calhar para um. para um tinto. um, um turra, uma coisa assim, um, um tinto natural, de baixa intervenção, uma coisa que tem aquela que É de de intervenção, é de PSD! <risos> Aqueles, são aqueles vinhos que não têm tanta intervenção química durante okay, o durante um processo. Que, eu, eu percebo o que queres dizer, não tem que ser necessariamente. Tínche, não tem que ser necessariamente ser... aquele tinto corpulento. Sim, pô, mas há, há vinhos. Sim, ridos, mas nós que queremos que passar a ]ases. imagem do Tuga, tinha que ser um Papa Figo, estás a ver assim? Ah, uma digamos, ah. <risos> mas nós queremos passar a imagem, a imagem do Tuga. nós queremos ganhar. Que é que De que Tuga é que queremos passar a imagem? Oh, do Tuga, classe média-baixa, que é o Tuga. E esse Tuga ganha? Sabe como é bem? Não é o Tuga? Não, eu gostei só de referência ao classe média baixa. Ah, que Tu e Fábio Acho que, sei lá, acho que... Acho que as entradas, tipicamente Tuga, né? o Rissol, né E uh -huh. eu metia também um molete com uma manteiguinha, antiguinha, tá de pacote, pequenino. não vale querer barrar um bocadinho, né Também uh -huh. apostava no... pá, porque a pontalho bem bom. é bom. Hum. Não, é não, é não é Tuga. Não é Tuga. Não, não é Tuga. É, acho que aí não... Então, ok, é quem? mas acho que é italiano, o pão de alho é italiano exemplo, na minha referência, pode ser que tenha outra origem mas, uh, agora o, o amuleto com se fosse umas torradinhas, torradinhas de broa, se fosse umas torradinhas de broa esfregadas com alho, isso já é diferente e é azeite, tudo. aquele pratinho de azeite para tu. É é tudo okay, acho que estamos aqui a chegar a algum lado Vamos recapitular? Pelo menos à é fome, porque prémios no. Rissol, <risos> rissol de carne, corpulento e saboroso. E, e, e cremoso, por dentro. Dente. Não, metes, não, tu metes os três cavaleiros é? do apocalipse, o riçol, o croquete e o, bolinho. e o bolinho. era o que Assim num pratinho, croquetes. estás a ver? Concordamos nisto? Sem Rissal de Camarão não voto. Os dois, mas, é, todos é, os dois, um, ok? É, okay. Então, eu não, fico nos dois, quando eles vêm por isso. Mas, é, mas, é, mas Rissal, de, é, um de Camarão, tu achas Rissol de Camarão? Quando é bom, mas e, até... Estou é, é, é só comi maus até agora. Mas não. É porque eu acho que o Rissal de Camarão, o de carne vai sempre. é frio. O de Camarão é mais da Rissol de Não, não, não, pode ser os quatro. Quando vem os quatro para a mesa eu como os quatro, eu como os quatro. É, Ok, isso é para a entrada, a entrada é a mesma um Pato. A entrada? Sim. É, São vários movimentos. Ah, ah, ah, tem o molet, de... tem o um molet ah, logo é, de início é, também. É, é um zininho, é só temos só o só cerveja, cerveja, cerveja é. Musa? Superbowl? Sagres? Superbowl. Nortada? Superbowl? Lamento, lamento, cerveja tem que ser Superbowl. É verdade, se é para ser é, tu, temos que ser Superbowl. Podíamos ir para Sagres, mas. Ok. Cá estamos. Mas nós queremos ganhar, não queremos passar figuras. Frizzly Mouth? No ah final do jantar? Pode ser, ok. Não. não. Ao final já está uma, uma, pode, ser uma freeze, pode ser uma frase sem ser ruim, não. Ah, e nós the... pensamos de do do uma coisa, o beirão, bro. O beirão Sim, é muito é típico. Final, é, final. é muito típico Tuga. Aliás, não, é o pré. Mas, mas, mas não vais dar beirão a ninguém que queira... Ter uma boa experiência A, que, gastronómica. Sim, não? que tu queiras ter ganhar um prémio, não é? Tipo, podes. Aí oh, oh, o é cara está é mesmo ofendido. Oh, oh, oh, eu não gosto desse, disso, eu não gosto muito de Beiron. Estamos aqui maior, o maior aficionado de Beiron. <risos> mas oh, se tiver Anacy, ele Bebe. Assim. Okay, tá não, eu gosto muito de beirão, se estiver no algarve, um beirão gelado, com no, no, no, <risos> Essa só no algarve. Se eles chegarem ali a Hebra, já não só no beirão. Se estiver em situações de calor, um beirão gelado, só pela beira. Ok, não é okay. fiques com a boca toda a parte de um mais Pronto. mais o pato com um alvarinho é isso? Plumas de porco preto com migas de pão e espargos, é isto? O segundo prato? Sim. Sim. Com um tinto de pouca intervenção, o chamado Passos coelhos <risos> Em que spot? É que é importante também o um spot onde vais comer o isso. O spot é o spot deles, é o palácio <risos> deles. <risos> é a tens. Ah, mas eles para terem a experiência toda tinham que Pronto, um... o spot é o Monte Craste, aqui em Gondomar. Mas comer ao balcão. <risos> mas comer Faz um espetáculo no Monte Craste. <risos> mas comer ao balcão. Com barulho de fundo, tá com o barulho de fundo. <risos> com o Porto Benfica, lá na televisão. <TV. risos> Coisa mais tua. Um, ok. E, e depois passamos imediatamente à sobremesa, é isso? Sim. Ok. Pastel de bolenho e pastel de nata. Estou <risos> a fazer você prova cega. E café com cheirinho, <risos> para a e o cafezinho tem que ser o café. E o depois ca no final vem um gajo é. com uma é. caixa dourada, com um cigarrinho. O <risos> <risos> um gajo acabado. Mão, depois mão. de comer assim estourar um cigarro. E se houver crianças... Não, é se houver crianças, criança se houver... Exato. E se, houver, uh, se aliens criança, embora não seja português, faz parte da cultura portuguesa, já demos o show e podemos pôr o Plim, que é o Pingu. Para as crianças. O Pingu. <risos> o Pingu. O clássico. Pingu. <risos> Se isso não é tuga, é nosso! Que, é que é saudades do Não, o pingu é tuga! Se não for, pingo é é tuga. A apropriação cultural! <risos> é, eu acho que temos aqui, tínhamos aqui acho um... Acho que ganhámos! Não, não sei se ganhamos Acho ah, que é, aí estamos a ser muito... Ah, lá, que acho que com o pingu ganhamos Acho estamos a ser muito arrogantes, com as culturas de outros países. Mano, para começar, eles vão ficar tão pinheiros! Sim, mas qualquer país... Olha, vão a qualquer país, né, dá pinga! Vão ficar, ah, mas, vão, mas, vão ficar mas imagina, uh, vai, vão à Ucrânia e ficam, e ficam pinheiros com vodka. Que é o mesmo que, no, que noutros países, e que é uma coisa que não tem o mesmo sabor. Não tem a mesma panache, não tem a mesma é, subtileza que é a nossa É, México cultura. e tem tens... isso... eu o que E depois tens comida mexicana... Não, México, mas depois cagam-se todos. Ah, tu não te cagas com isto. <risos> ah, eu não, sei tuas. Ai, não te cagas com isto, não. Ah mano, depois vão ao México, não, esquece. Ah, eu, acho, o México eu tenho te limpar, a certeza vamos. que não ganhamos. Deixamos o meu racismo mas... do bem. <risos> Mas porque há mesmo muitas, muitas, muitas gastronomias que têm mesmo pratos super equilibrados Prax, sim. e isso é o que te dá essa sensação de uf, prazer e satisfação. É quando uma coisa é mesmo, não. mesmo, mesmo equilibrada. É, não não, não, não é. Me estou a dizer que a nossa não, é, não tem, tem é, não, também, é. mas. Não. Eu, eu aposto, nossa, tipo, acho que faz um vamos Vamos ali nisto, não é? mas, mas, mas temos que ter, obviamente. Assim, uh, temos que ir com humildade. Temos que levar um é. laxante para pôr nas outras comidas. Tens tá o o bacalhau, sal, tens Já se... tens o couveiro dos fritos, o bacalhau, um bacalhau frito. Eu acho se fosse, se fosse para irmos para um peixe, eu ia para um peixe grilhado. Não, não e um e não ia para um bacalhau. Até porque a Islândia chegava lá com o bacalhau e tu nem cheiravas que é fresco. Okay. Portanto, estamos a tigre. Vamos concorrer. Eu acho que palmas, palmas por termos salvo o mundo, de nada. E quem é que cozinhava, é importante? Quem que era o chef? Era é o Lubomir. Aí é o Lubomir. Eu punha aquele chabal gordinho, como é que ele é chamava <risos> Sabes, o Paulo Jorge, qualquer coisa, não era Jorge? O Fernando Mendes? Não, eu acho que é que eu estou fora. Sei, sei, o é do, do Masterchef Júnior. Ah, não sei. Aquele chaval, é o mesmo que todo. O todo. Jorge, o Jorginho. E o Jorginho a cozinhar, exato. Amora, Jorginho. Ai, o que é que tu foste lembrar? Punha esse bacana. Maravilhoso. Música de fundo, estava a dar assim um low em barreiros. O José Pinhar. <risos> o José Pinhar. Gosto. <risos> Estamos. Muito obrigado. Vamos cumprimentar-nos depois do jogo eu acho que é uma manobra de fair play foi um uh, enorme prazer <risos> olha pá deixem eles já o darem um mote final o que é que tem <risos> para seguir o <risos> <ou risos> que é que não <risos> tem ah, para seguir claro, o claro, canal avança é no youtube uh, e no instagram eu e procuro... nos, em todas as plataformas de podcast no podcast podem no, nas plataformas de podcast podem ouvir a Nita Garibaldi à mesa e o Enxoval o programa da Diana uh, em breve vamos uh, estrear novos programas, uh, se querem ouvir falar sobre gastronomia, ouvir uh, receitas novas, ouvir uh, pessoas a discorrer sobre a comida, como nós estivamos a fazer aqui, sigam o canal Pança. Mas com muito mais conhecimento de causa do que nós. De do que nós de vida, Do que não? nós, do que nós. Sim, conhecimento, conhecimento de causa da do comida, uh, nossa senhora. E podem seguir também o Estúdio Cozinha no Instagram. Se tiverem algum restaurante ou se tiverem alguma marca gastronómica e precisarem de fotografias ou vídeos ou escrita para ajudar a vender os vossos produtos, já sabem, podem contactar o Estúdio Cozinha. E é isso. É eu. Beijos, abraços e cotoveladas. Está hey, fechado. fechado. Fala aí, José Pinhal.